Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo para mais um episódio, agora do nosso Um Pod com J. Você não me conhece, meu nome é Jair, você está no canal JJ Porcelanato e hoje a gente vai com mais um super episódio aqui, né, trazendo aqui um convidado especial. Nesse episódio aqui eu, combinei, eu convidei um fera né, que está aí viralizando no TikTok, no Instagram, no Kawai, né? que é meu amigo Mar... Marcelo, como é que você está, meu querido? Fala comigo! Amigo. Opa, é um prazer enorme, eu sempre falei isso, né? e foi com você mesmo que eu aprendi a fazer todos os trabalhos específicos, né? que é os cortes. E eu nunca imaginaria que ia estar aqui na sua frente, isso é de verdade mesmo. Show de bola, cara. E vamos, agora a gente vai começar, só ressaltando para o pessoal que tá acompanhando a gente. A gente tá abrindo a nossa live aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram. E você que quiser fazer o seu comentário, quer deixar sua pergunta, você vem aqui no nosso canal do YouTube, o chat do YouTube vai estar tá aberto. Agora a gente já vai estar tá lendo as perguntas do pessoal e vendo como é que tá essa participação aí. Deixa eu começar já fazendo aquelas... Aquele bate-papo tranquilo, né? Com nosso amigo Marcelo. Marcelo, você é, apresenta pra galera aí, cara, da onde que você é, é, o que que você trabalha, né? O que que você faz, o que que é a sua especialização aí hoje? Então, eu comecei a trabalhar, como todo mundo, a maioria, começa assim, tá no bloco, essas coisas, né? Vamos falar desde quando eu comecei, né? Eu era servente do, do meu pai, né, como a maioria dos pedreiros são... Você assim. é de qual cidade? Eu sou de... eu sou de Marília, São Paulo. Eu não costumo falar muito de onde que eu sou, porque não, nós já não dá conta de serviço. Então, eu quis já me profissionalizar na questão da internet. Então, aí eu falei assim, se eu colocar de onde eu sou, ficar colocando meu, meu número, eu não vou dar conta. Já não dou conta. Então, é por isso que geralmente eu não falo de onde que eu sou, Tá. Aonde é, eu comecei, eu comecei a trabalhar na parte da construção, hoje. Foi que eu falei assim: não, agora eu vou ser pedreiro. Na verdade, foi um pouco demorado. Eu trabalhei uns três anos sendo servente. Eu não queria aquela profissão é, de pedreiro, eu não queria mesmo. Mas você sempre trabalhou com, com construção civil? É, ou... Dos 13 anos. Foi a primeira profissão mesmo de. O a primeiro a primeira trabalho meu foi, realmente foi. É... Eu já, de vez em quando eu ia acompanhando meu pai, né, meu pai trabalhava lá, eu ia lá dar um bloco, dar um... Até o pessoal falava assim, é novo, não pode trabalhar, vai estudar tal. Aí, é, o que fez eu mesmo é, realmente aprender, foi obrigado, foi que na época meu pai machucou a coluna. É, aí eu fiquei uns, ele ficou acho que mais de um ano sem poder trabalhar. E ele tinha pegado várias obras. Aí falou, filho, é, é você, vamos lá. Aí ele ia do meu lado e falou, ah, vai, faz isso, faz aquilo... Errava, e falou: não, eu ficava nervoso. Ele falou: não, você vai fazer de novo. E eu fui pegando o gosto. Foi isso que. É, mas você trabalhava na parte grossa mesmo, na, na colher, sentando tijolo, rebocando. Eu, eu, eu tive que fazer tudo nessa obra, do começo ao final, porque não, ele não podia fazer. Ele, se ele se mexesse, ele dava aquelas fisgadas na coluna e tal. E... Mas assim, o que fez eu gostar mesmo da construção foi na parte de acabamento. Mas eu, realmente, em tudo que eu fazia. Eu sempre me dediquei em todas as áreas da... Porque é, desde o reboco, querendo ou não, é, principalmente as casas hoje em dia, ela tem muito requadro, não é aquela casa mais quadradinha. Então, até o cara do requadro ali do, da parte tem que ser um cara bom também, porque você vai aquela fachada linda, né? O engenheiro vai lá e desenha um negócio lindo, desenha o engenheiro, arquiteto, aí você olha aquela fachada toda torta, Acaba com o resto da casa que A fachada é o que, que mostra Então quer dizer, tem que todas as áreas Você tem que ser bom né? Não é porque o, o cara só trabalha sentando bloco Tem cara que assenta bloco Que você pode pintar por cima que fica perfeito Diferenciado mesmo hein? O cara quando ele é do acabamento, independente se ele tá sentando tijolo Se ele tá fazendo carpintaria Se é uma ferragem que seja Ele vai ser bacana E você já gostava do acabamento mesmo Ou você falou assim, não, eu vou para a do acabamento Para ver se eu não pego tanto no pesado eu acho que foi os dois. <risos> eu, meu pai colocou primeiro, é, que foi até antes de, dele se machucar. Eu lembro que ele colocou para sentar rodapé. Eu falo o um segredo para todo servente. Aprende a sentar rodapé. Não é simples como parece, tá? Porque pode. Todo mundo tá aí na, na sua casa e Pode olhar seu rodapé, ver se você vê algum defeito aí. É, geralmente o pessoal deixa um, uma fresta muito grande, deixa muito encostado no piso. É, não, não consegue fazer um negócio, porque ah, os detalhes, onde você vê se o profissional abana, os detalhes, né? roda é, rodapé bem alinhadinho, um recorte de porta, eu até indico isso pra todo mundo que, que pergunta pra mim, até pra você, né? A pessoa pergunta, Nossa, eu queria tanto comprar uma pia sua, mas eu sou de outro estado, tal. aí A, a dica que eu dou pra todo mundo quando quer, não consegue contratar eu, mas é, tem dificuldade de achar alguém, olha o serviço da pessoa, fala, ó, tá, eu vou fechar uma casa com você, me leva numa obra que você fez, aí eu vou pensar, aí a gente conversa depois, aí você leva lá, ela leva você lá, você olha todos os detalhes, os pequenos detalhes que vai mostrar se o cara é bom, porque coisas muito na cara o cara não vai deixar passar. É, quando eu trabalhava na construção civil, que eu ia contratar, pra, eu fui encarregado de obra há muito tempo, eu ia contratar um, um pedreiro para reboco, para acabamento. Você quer saber se o cara ele é bom de acabamento no reboco? Você não precisa olhar o paredão que ele fez, não. Mandei fazer um recuado se você fizer o recuado, ficou top foi Então esse cara é bom né? e Eu já, já avaliava por aí Cara, e que ideia que é essa de entrar pra internet? Você hoje é um cara que tá viral aí No, no TikTok Quantos seguidores você tá tendo aí nas suas redes sociais? Como é que foi entrar nessa internet? Ó, oh, eu Eu gostei Acho que o principal que fez é... Que tá dando certo porque eu gosto de ajudar pessoas Isso aí eu acho que é o um segredo Porque eu já fazia isso É... Quantas vezes as pessoas me ligavam, não iam me contratar, e eu passava tipo meia hora falando com a pessoa, dando dica. Eu falava, mas por que eu faço isso? E eu gostava, sempre gostei. Não só na parte de construção, em qualquer coisa que eu souber. É... Porque eu acho que quando a pessoa, você vê a pessoa crescendo, que você ajudou, isso é muito, muito bom. Eu tenho até... Mas, mas... É, quando a gente fala que hoje a internet ela é muito acessível é muito fácil para qualquer um entrar ali seja no canal de YouTube seja no TikTok, Instagram, Facebook tudo tá aí fácil né aquele negócio é de graça você tem um celular na mão você tem uma internet você pode virar um YouTuber você pode virar um, um influenciador aí mas fazer sucesso pô eu tô com um canal de YouTube aí já tem um tempo né a gente está trabalhando mas eu ainda não peguei é, esse ritmo que você tá o cara tem que ter um talento, você tem que fazer alguma coisa a mais ali. Como que você descobriu que você levava jeito pro negócio ali, né? É, para ser viral mesmo, ter, ter vídeo que é bem visto? Oh, o segredo mesmo que eu falo é são duas coisas. Acho que três. Você tem que ser bom no que você tá fazendo. As pessoas não vão querer assistir, independente do que você fizer. Se você for contar piada, tem que ser bom. Tô dando exemplo. Mas é, tem que ser bom no que você faz para mostrar... Tem que se dedicar muito e também é, ver tudo à volta. Você olhar tudo que está acontecendo, ver a, o que, que os seus amigos estão fazendo que você pode pegar de ideia com aquilo. Porque você pode ser muito bom, só que se você não souber com, como passar essa mensagem, as plataformas não vão indicar, não vão passar para frente. Você, é igual eu sempre falo para os pessoal, você pode ter um vídeo que... Se, vamos dar um exemplo, não tem como, mas se naquele vídeo todo mundo assistir fosse ficar rico, se você não souber como começar o vídeo a pessoa vai pular esse vídeo, então está muito mais a você observar cada detalhe eu vi, eu vi, o, o Marcelo hoje passou praticamente o dia inteiro com a gente aí, né, então claro que ele ia gravar, a gente tá dando um, um treinamento presencial hoje aqui na empresa, um curso de nichos, e aí eu tava vendo, né, eu fico de longe ali, olha, pô, se o cara é bom, meu amigo, eu vou me espelhar em quem é bom, em quem tá fazendo o negócio, né, e eu vendo ele gravar, e eu vejo que ele, você é, idealiza muito, você mentaliza o que você vai fazer, Tipo, ah, o perfil de, de vídeos que ele faz, ele é mentalizado. Ele já começa sabendo o que, que ele vai fazer lá na frente. Então, você tem que imaginar aquela situação, congelar ela para ela dar um segmento. Quando você começou, era assim? Você já tinha esse pensamento? Ou não? Pô, de repente, você teve uma luz e falou, Pô, cara, eu vou testar isso aqui. Porque eu sei que tem muita gente que quer entrar na internet e ainda não achou o seu caminho. Né? Então, é interessante saber. Ó, oh, um lugar que eu acho legal pra você, é, se tiver um pouco de vergonha, né? Porque eu gravei meus 50 vídeos sem mostrar o rosto. Eu só mostrava o braço aqui, se você descer nos primeiros lá, você vai ver. Mostrava, às vezes, meu de lado, é, eu narrava por cima. Hoje eu ainda faço isso, mas não por vergonha, porque é mais prático, tá? Mas é... Por quê? Como eu tinha vergonha de fazer... De mostrar, já, de cara, já... A minha maior vergonha era de quem me conhecia, na verdade. E quem não conhece, você não tem problema. Então, passei muito tempo, tanto é que eu nunca... Eu fui de, de falar nas minhas outras redes sociais é, a pessoal, né? Que eu postava vídeo. Porque eu queria que o pessoal visse e, sem me conhecer. Hoje já não tem mais essa vergonha. Então, a dica que eu dou para pessoa, vai testando não um, monte. Pega um TikTok, pega um Quai, que é, é menos pessoas que, que... Que a gente conhece, às vezes, usa. Então, ali você vai testando. Eu comecei com o TikTok, eu fui testando, testando, errei muito vídeo. É... Aí com o tempo eu comecei, o que eu aprendi? Né? Eu fui estudando sobre a plataforma, que é, isso é muito importante, porque você pode postar mil vídeos lá. Se você estiver errando em todos, não vai dar certo. Então é muito importante estudar. Uhum. Todas as plataformas, cada um tem um, uma, um pouquinho de diferença de uma da outra. É... Então se você não souber essa diferença, essa sacada, você vai ficar batendo ali e não vai sair do lugar. Outra coisa é a consistência. Porque essas plataformas é o seguinte. Você vai postando, não dá visualização. Chega uma hora que um vídeo seu lá atrás estoura, automaticamente vai estourando os outros. E quando acontece isso, aí você tem que se dedicar mais ainda, porque já está estourando, e postar mais vídeo. E olhar aquilo que está dando certo, né? O que está dando certo para o seu amigo, pode replicar que vai dar certo em você também. Desde que seja no mesmo nicho. Tem que achar um nicho, não pode um dia eu postar de vídeo de pedreiro, outro dia de culinária. É, na internet a gente percebe assim, é, que você tem que se encontrar ali, né? Você tem que achar um, um, um, o seu perfil, você é da construção civil, o que você que está produzindo, e de repente, num momento, você vai ver, pô, neste formato aqui, eu dou certo, igual o nosso canal tem, tem buscado formatos diferentes já tem algum tempo, a gente está começando agora ao formato de um podcast, né? começou o podcast online, agora estamos trabalhando no podcast presencial e vai estudando para ver se dá certo, tem alguns serviços seus, né que eu vejo no, no, nas suas postagens, é, de instalação de piso, revestimento, acabamento, o que seja, e eu vejo que você é um cara muito técnico, você fez curso é, para pegar técnica mesmo, aquilo ali. você considera um cara que trabalha norma técnica ou você trabalha assim o seu entendimento o que você aprendeu como que você trabalha o seu serviço profissionalmente é, eu já, antes de eu falar isso aí eu vou falar uma coisa que eu lembrei que isso é muito importante tá gente para quem posta vídeo na internet isso é muito importante se você tem um nicho que igual no meu caso é acabamento né porcelanato ou construção tal eu nunca posso é, comparar a quantidade de seguidor que eu tenho uhum. com um cara que é comediante, com um cara que é músico. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes ficam martelando. Igual, eu tenho 220 mil, tá, 220 mil no TikTok. Na área da construção, é muito. Se você pegar, vamos dar um exemplo aí, um, um músico, é pouco. Só que você tem que ver que tem um nicho certo. Então, se você ficar se, se quer se comparar, não é bom, mas se você quer se comparar para saber no nível que você está na, na parte da internet, você ah, se é, compara é. com alguém que seja do, é, do se mesmo nicho não, que é, você. Também. Então, isso diminui muito o problema. Que as pessoas se acham muito pequeno, né uhum. desanima logo. Tem pessoas que têm, tipo assim, 50 mil, 20 mil no TikTok e acham que é pouco. Não é, não. Principalmente se for na área de construção. É muito, você tem um público ali que tá te vendo. A quantidade, porque às vezes você tem 50. 50 mil, sei lá, 10 mil dá um exemplo. Mas tem vídeo seu que bateu um milhão. Para um cara do YouTube, que, igual você, que posta vídeo mais longo, bater um milhão, é difícil. Então, então as, pessoas... as pessoas têm que ver isso também. Às vezes a pessoa desanima e já estava no caminho certo, né? Que, o que você tinha perguntado antes? É, né? Eu falo assim, na, na área de, de ah, acabamento. É, se você, você considera um cara que segue norma... Sempre quando a gente fala de acabamento, a galera que acompanha a gente ali, fala assim, pô, tem aquela, sempre aquela briga. É norma técnica, segue dupla camada, uh, pô, sentido de seta, cunha. O que é a sua visão hoje sobre as normas técnicas, usar 100% ou não usar? Ó, é, referente à norma, o, o que, que eu indico às pessoas? é Eu uso, eu tento fazer o máximo da norma. porque é, Já aconteceu comigo, já casos, já de... É, o piso, ele vinha uma cor um pouco diferente. Só deu para ver depois de assentado. Aí veio uns rapazes da, das empresas, né? Veio lá. Fez arrancar, não sei porquê, olhou embaixo, viu que estava com a dupla colagem e falou, não, nós vai pagar, tá tudo certo, tá tudo certinho aqui, a espessura correta de acordo que a junta, né, Sim. de acordo com a, a norma do que vem nas caixas. né? Então, quer dizer, se não tivesse feito da maneira certa, ia sair do meu bolso. E tem casa, gente, que é, a gente trabalha, a maioria das casas que a gente faz, a média de que o pessoal gasta de, por, de porcelanato, mais argamassa e tal as coisas, 50 mil. Da onde que eu vou tirar isso? É, então, é, é, é, é o que eu sempre falo assim, esse negócio da norma técnica é, é um meio da, da indústria, né, dela se resguardar de qualquer eventual dor de cabeça, mas ela acaba usando isso de uma forma que até assim, vamos falar assim, desleal, né, igual é, você falou, pô, o que que tem a ver um, uma, uma diferença de tonalidade, que isso aí for, talvez for um problema de lote, eu não sei, com o, a dupla camada, com a espessura. Mas se tá, cara, se tá fora da norma, eles não iam dar garantia de jeito nenhum. Porque falam, não. não, seu piso não tem garantia. Eu falam, por quê? Porque não tem dupla camada. Mas o que, que tem a ver a dupla. Não tem dupla camada, não tem garantia. Você acabou. Né? Isso aí é um meio que a gente tem se resguardar. Mas muitas coisas ali a gente, a gente é, sabe que por prática. Dá para passar, né? Mesmo que eu sei que foi é, desenvolvido estudos prévios para aquilo ali. E Cunha. Tem muita galera aí que questiona muito é, usar ou não usar Cunha. O que, que é a sua opinião sobre isso? Ah, eu falar para você. Eu uso mesmo e uso à vontade. O negócio é feito para usar. O pessoal até xinga. Falo, Nossa, mas para que tanta Cunha? Oh, a pessoa está, igual eu falei, está gastando 50 pau de, de, de porcelanato lá. O que é gastar, Você vai gastar lá de 500 reais com... Nem é a Queen, que a Queen é a gente que dá geralmente, né? É com os clipes, né? Não é nada. E outra, ali você tem a questão do, do próprio porcelanato ser muito bolado. Quanto maior ele é, então eu uso mesmo e deixo o pessoal falar. Tá certo, tá certo. Você é da internet, você sabe que existe isso, né? No, nas suas redes sociais, a, a, a galera ataca muito seu, seus vídeos lá sobre as cunhas? Ah, tem um pessoal que fala, ô, oh, esse é Nutella. Eu, eu gosto, gente, de... Ah, quem acompanha sabe. Eu pego coisas... Vou dar um exemplo. Eu tenho um, esse, aquele carrinho de azulejista, eu peguei uma madeira... Coloquei quatro rodinhas e uso para tudo, uso para carregar balde, uso para... E muita gente não, não tinha, tipo, olha meu vídeo e fala, nossa, que criativo, eu vou usar também. Aí tem uns que falam, nossa, que Nutella. Pô, a gente na internet, a gente tem... Uma das primeiras coisas que a gente começa a aprender, né? com certeza você já, já passou essa experiência aí, é não dar moral para muita coisa não, principalmente esse negócio de hater. Te incomoda hoje os haters? Oh, ultimamente, às vezes dá, você se pega num dia que você tá mal, você fica um pouco bravo até, mas assim eu tento responder de uma forma que o pessoal lá vai acaba me defendendo. Tem que saber lidar com isso. Eu vi um vídeo, uma, uma postagem de uma série de vídeos. Eu não, não cheguei a ver tantos vídeos seu né? Eu sei que você tem bastante lá. É, é, eu um, vi meu é, é um formato diferente, né? Do, do que eu trabalho, mas é gostoso. De vez em quando a gente se pega ali folheando os tiktok da vida ali. Mas um, um, uns vídeos que a galera, eu sei que gosta pra caramba, né? Apesar que você falou com os seus top lá, os caras gostam de rodapé. É fã de rodapé. É, eu de... muito de rodapé. Não sei por que, <risos> gente. O que, gente? Se eu souber, comenta aí, ó. <risos> Mas um que eu vejo e me chama a atenção. Eu acho que é pelo fato de você não ver tanto por aí. É vídeos de escada, de revestimento de escada. Você tem um vídeo, um, uma Muito sequência bacana, de vídeo entendi. de escada lá. Muito bom. Você faz muitas escadas lá na região? Não, muitas, muitas não. Não vou falar que faço muitas. Mas é, é que assim, o que deu certo é que essa última que eu, que eu terminei, eu já fui na intenção já de gravar. Então eu deixei tudo já. Eu, Deixava o tripé lá em cima, colocava um, um saco de, só meu pai pra ver, colocava um saco de argamassa pro tripé não cair, porque se ele cair eu ia perder o celular, aí botar, querendo ou não, é, só por, por gravar demora, você assim, acaba demorando mais o trabalho. Com certeza. O que, que, que, que, que você acha, assim, você, a galera que vai começar a fazer escada, Vamos porra, no, no meu ramo de porcelanataria mesmo. Então, muita gente me pergunta. Eu não tenho, eu, falo, eu sou um cara que fala aberto. Cara, se eu já fiz, eu posso até falar. Se eu nunca fiz, eu não tenho. Eu não vou encher linguiça. Eu sou um cara que não enche linguiça de jeito nenhum. Então, eu nunca fiz um revestimento de escada para eu falar. O que, que é a base hoje para você começar um revestimento de escada? Você tem que preocupar com o quê? É, quais são os pontos que você tem que estar tá, tá firme nele ali, atento, para começar e terminar bem o revestimento de uma escada. Oh, primeiramente, né, a pessoa tem que, vamos falar a verdade, tem que acompanhar você e aprender a fazer os cortes em 45 graus, porque sem isso, né, tem a outra maneira que a pessoa faz de, de que fica de topo, né, mas aí é se o cliente quiser, né, aí é vai do cliente, né. Mas você tem que verificar tudo. Isso eu falo até quando você vai começar. Isso é um erro muito comum. Você vai começar um banheiro. Bate os prumos certinho em todos os cantos, vai começar o chão, verifica, que eu já vi gente fazendo errado, verifica se a caída está para ralo. Uhum. Quantas vezes eu já não vi a pessoa falar que a água voltou para trás? Por quê? Às vezes não foi, ele só foi revestir. Não é culpa dele? Talvez um pouco porque ele não verificou antes. Então, é melhor do que ter que refazer o serviço. Então, o que, que eu falo? É, se eu vou fazer um chão... Eu verifico o chão, se ele eu estico a régua lá e vejo, porque aí eu vou saber os pontos que eu tenho que passar mais argamassa. Você está falando, tem muita gente que pega lá, você vai fazer uma assentação um de piso no chão, tá? O cara acha que a obrigação dele é só assentar o piso. A culpa foi do fulano. Então, ah, o cara ficou ruim o serviço lá, porque o cara vai chegar falar, mas não tá ficando legal, tá dando, ne... ah, mas seu piso tava todo irregular. Pô, então se você é profissional, você tinha que chegar, olha o piso, tá irregular, fala, olha cliente, o piso tá irregular, a gente precisa corrigir o piso primeiro, né? É, o ideal é você... é você sempre falar com o cliente, falar assim, ó, vai demorar um pouco de tempo, vai custar um pouco a mais, se o cliente tiver dinheiro, fala, não, eu vou pagar, tudo bem, se não tiver, pelo menos você avisou, Sim. aí você vai fazer o quê? Você não vai deixar tão feio, você vai perder um pouco mais de tempo e dar uma melhorada ali. Porque afinal de contas é seu nome. Sempre é seu nome. É igual lá na, a gente comentando daquela, daquela playlist minha de assentação de piso, né? Que você falou, mas esse cara não mexe com piso, né? que você está fazendo ali? Então assim, só que eu fui da construção muitos anos e a gente tem noção. Tem técnicas que talvez a gente fazia, faz, o pessoal faz lá na nossa antiga cidade... Talvez aqui é diferente, né? Eu vejo que muita gente aqui Até já chega. O nome, né, são Sim. Você já vai fazer um contrapiso e vai direto no contrapiso. Mas o contrapiso já foi meio que trabalhado né, de uma forma mais caprichosa, pra você chegar e pôr piso. No caso daquela obra que eu fiz lá, já tinha é, dois porém. Um eu não mudei porque era opcional do cliente. O cara era um pedeiro antigo e antigamente, pelo revestimento, os porcelanatos, cerâmicas, nem era porcelanato, né ser de formato pequeno, era fácil você sair jogando queda para os cômodos. A dona de casa queria que ela jogasse água lá na suíte essa água viesse educadamente pelo hall Passasse pela sala, fizesse a curva, voltasse na cozinha Saísse lá no terreno, sozinha Hoje isso não é possível mais São um porcelanato de 60 de 60 você já não faz isso mais começar que sala, sala e cozinha não tem mais caída Sim. É plano, não ninguém coloca mais Sim. caída vida, Hoje você vai colocar, vamos pôr numa, numa garagem Numa é. área de churrasco um banheiro que seja é, mesmo, uhum. é mesmo né? ou, ou... ou ela é plano né ou vai dar ruim em algum canto aí nesse lá eu fui lá e aí eu tava muito irregular muito irregular tinha a questão das, das quedas aí o cliente falou, não a gente já fez eu quero que mantém para cara nos encontros de porta ainda mais que não tinha soleira foi não vai ser fácil mas o cliente quer... Não, já se der um detalhe, não tem nada não. Mas mesmo assim, a gente correu a massinha todinha, né? Fez o... É, com, correu com ferrinho, eu nem quis... Tá, tem alguns pontos eu talisquei. Porque tinha pontos lá que deu muita diferença. Mas você tem que analisar. Se eu já chego e faço... Primeiro, vou sofrer demais para fazer... Não vai ficar bom e não tem justificativa. Não tem agora negócio de eu ficar falando para cliente que ah, era por causa disso. Mas você não é profissional não. Você não sabia que tinha aquilo ali. Então a gente tem que parar desse negócio né? de ficar pondo Igual... a culpa no outro. outro. Igual, vou dar um exemplo. Se você começa a sentar o piso lá, sei lá, na sala. E você não verificou que é uma sala comprida, que pega sala e cozinha, que é bem Sim. comum. Você não verificou que lá na frente ela faz uma lombada. Uhum. Ela dá uma, aquela baixada e sobe. E se você não trabalhar com uma régua em cima também, que eu trabalho com a régua em cima, né? Que isso aí é muito importante. É... Você vai sentando ele reto. Aí você não tá usando a régua em cima. Aí você dá aquela baixada. Na hora que você subir aqui de novo, sem perceber, vai ficar aquele bico horrível e vai ficar aquela onda ali, ó. Depois de tudo limpinho, tudo pronto, fica muito feio. Igual na, na, no caso daquela, daquela serviço que eu fiz lá, era a mesma coisa, né? Era entrada de sala e cozinha, atravessando direto. E como eu já sabia que era sistema antigo, né, que os caras faziam, e normalmente, eu, eu sou dessa época, eu sou da época que colocava cerâmica de molho, que assentava a uh, uh, cerâmica, correndo a, a massinha né, na, na régua e jogando pó de cimento. E aí, num cômodo grande daquele, o cara joga queda pros dois lados. Eu falei, cara, isso aqui tem queda pros dois lados. E a gente já mandou linha e eu já vi, aí a gente foi pôr no régua até achar aonde que era essa inclinação dela. Então, já, além de eu ter que fazer toda a paginação, eu fiz a paginação de uma maneira que eu ia sair ah, é, com a emenda isso, aqui, ó, a é, juntinha é. dela aqui. Porque ia sair daqui para lá e daqui para cá. Você pensa, não pega aqui no meio. Ela já ia mancando, como é que eu ia buscar aquela Mas outra ali? Tem que, de tem que encher de argamassa naquela ponta ali. Sim, sim. Eu cheguei, eu não cheguei a sentar dessa maneira é, que era an, antiga, né? Ah, Mas eu, vi, eu via meu pai sentando. Joga o pozinho de cimento lá e tal. Quando eu comecei a trabalhar, é, eu trabalhei... O pessoal fala assim, ah, mas você é, é Nutella. Pô, eu comecei a trabalhar o piso maior que existia. É, era 32, acho que ponto 5 que é bem comum que todo mundo... Era o maior que tinha. É, porcelanato, nem sabia o que, que era isso. É, o pessoal, até eu acho que não cheguei a falar, faz 16 anos que eu trabalho com construção. Então, é, eu já peguei muita coisa antiga. Aí as pessoas reclamam bastante, falam, ah, Nutella, Nutella. Eu falo, então vai lá bater a massa com a enxada, então. <risos> tem gente que acha assim, não, mas isso assim, cara, eu particularmente eu não dou confiança para isso, porque tem gente que ele é parado no tempo, a psicologia dele ela não acompanha a, a evolução. Né? E já dizia sempre o ditado Que na evolução das espécies Quem sobreviveu não foi nem o mais forte Nem o mais, nem o mais inteligente Foi o que melhor se adaptou às mudanças é, O verdade. mundo está mudando A tecnologia mudou A gente está em plena era digital Antes da pandemia Eu te falo que a gente estava com um pé na era digital E um pé fora Hoje eu te falo que quem não entrou para o digital Está fora do mercado Ele vai estagnar e vai sair fora do mercado Você tem que adaptar Você não precisa virar um youtuber na vida Mas é, é hoje genial. você faz divulgação que jeito Cara, você faz um vidinho e posta no Instagram. O seu cartão de visita, o cartãozinho de visita. Não precisa gente... nem mostrar o rosto. Uhum. É só fazer, filmar a obra. É. Deixa uma claridade. uma claridade legal lá, filma a obra lá, tudo bonitinho. Aí as pessoas falam assim, mas e seu serviço? Às vezes tem cliente que não deixa você trazer outro cliente para casa, para ver. Então você mostra o seu Instagram. Mostra os detalhes, mostra bem de pertinho. E posta, não precisa colocar, mostrar o rosto. E a, e a tecnologia em cima de ferramentas, ela chegou também. Independente se você vai pagar um preço mais caro ou se você vai desenvolver uma ferramenta similar àquela ali, mas você tem que evoluir. Ah, eu gosto bastante de fazer, fazer isso também, né? De, de vez comprar, se dá para fazer, fazer. Porque, ah, sei lá, é legal. Você, eu acho que é só o fato de fazer uma ferramenta já acho legal. É, você tem que ter né, para te ajudar. Se vai te acrescentar, Depende da área específica que você trabalha, se é algo que fala assim, pô, se eu, se eu fabricar igual, você viu aqui, eu faço andame tudo quanto é jeito, cavaleiro tudo quanto é jeito, eu mesmo solo tem certas ferramentas que você precisa de algo mais milimétrico, não, então você precisa de uma ferramenta específica. Independente da marca que seja, do valor que seja, você vai fazer seu investimento. É como tudo, é como aqui agora, a live que a gente está fazendo. Você viu que eu gastei um pouquinho aqui para é. fazer, mas você tem um retorno. Dá para fazer com algo diferente? Com certeza dá. Talvez vai ter um conteúdo até melhor do que o que a gente aplica aqui, mas você está buscando uma evolução e você tem que acompanhar com ela. É igual, a, não sei se foi a primeira vez que você visitou a Feicon, né? você foi deve ter visto vez. muita coisa lá que, cara, o negócio está mudando, né? Ah, é uma coisa que eu falo, é, até voltando no assunto anterior, é, eu falo bastante para as pessoas, é, antes de criticar alguém, ou criticar, ou às vezes, não, não, às vezes a pessoa não critica, mas não, faz nada, não fala nada. Só que ela também não tenta. É, você vê uma pessoa usando um tipo de ferramenta, faz o teste. Testa, se ela for boa, vai, pode ser que mude a sua vida. Se ela não for, não tem problema, vai para outra. Então, eu sempre observo bastante os tipos de ferramenta que as pessoas fazem e compram, porque tem coisas que você olhando parece que não faz a diferença, mas faz toda a diferença na hora tanta agilidade, segurança. Então eu falo para todo mundo: testa antes de falar. Você tá vendo fulano fazer? Ah, mas não sei se é bom essa ferramenta. Testa. Aí depois se quiser falar, você já testou. Pelo menos você testou a gente que ele se, ele se pega muito assim só em, em apontar né é, é, a, a, a categoria da construção Civil não tô criticando não tô falando mal de forma nenhuma mas a gente sabe que uma grande maioria ela é leiga né ela é uma, é uma, uma categoria que não teve estudo que é, é de uma certa forma influenciável né então chega a galera do, do vai vai do briga briga e os caras gosta disso só que eu, eu vejo desde o começo do, do meu canal de tudo que a gente tá tá passando que existe uma parcela muito grande que se preocupa em evoluir, se preocupa em aprender um, um, uma técnica nova, pô, tá entrando aí a, a porcelanataria, tá aprendendo, e não só aprender a cortar e colar, né, ele quer aprender e ele quer entender realmente é, do profissionalismo da área, da formalização, de abrir uma CNPJ, né, de ser reconhecido como empresa, não fala assim, ah, quando você fala o nome da sua, da sua empresa lá, é um nome fictício, aquilo nem, pode dizer que hoje sei lá, 70% não é CNPJ, e não é por causa disso também que não vai deixar de ser uma empresa profissional, mas você vê que tem muita gente que está buscando essa evolução, né? a construção civil, Tá, de uma certa forma, a internet tá mostrando que se você quer ficar no mercado, você vai ter de evoluir. Eu tava falando, eu tava falando pros meninos lá da, na Feicon, que é muito bom você é, até indicar as pessoas a, a ser criador de conteúdo também, principalmente o pessoal da obra, pra tirar um pouco essa visão de que é, o pessoal tem essa visão, porque eu leio comentário de que pedreiro é um coitado. Uhum. Eu sei que na hora de contratar a pessoa acha que é caro, que... Pô, Agora, no meu caso mesmo. Eu não fiz outras coisas porque eu não quis. Eu quis continuar nessa área, eu poderia ter estudado a mais. Eu estudei, eu fiz três anos de curso. Mas eu poderia ter feito engenharia, arquitetura, porém, é algo que eu gosto muito. Então é uma escolha minha, não é algo que a vida fez eu levar a isso. Só que é aqui que eu queria? Eu queria levar a mais do que isso. Né? Não só apenas trabalhar ali, eu queria mostrar e até mostrar para as pessoas que o trabalho é qualquer tipo de trabalho, é digno. Que, querendo ou não, igual quando eu comecei trabalhar como servente, eu não podia falar na escola que eu trabalhava como servente. Que todo mundo dava risada. Uhum. Teve uma vez, e isso aí me marcou muito, que tinha um amigo que ele era serraleiro né? E também o pessoal via na época também como alguém que eu não sei como que eles via, né? É, mas... O, o pessoal falou assim, eu sei que falou lá pra ir lá, ele falou assim, é, falou assim, ah, eu sou serralheiro. Assim, aí toda a sala inteira começou a dar risada. Aí ele levantou e falou assim, alguém aqui, isso aí faz 10 anos atrás, né? Alguém aqui ganha mais de 2 mil reais por mês? Mas ele falou gritando mesmo. Aí o pessoal olhou pra cara dele, ficou quieto. Então, você fica quieto aí. Mas é, hoje, assim... A profissão, é como você estava falando assim, quando a gente fala de mão de obra, quando você falou da questão do pedreiro, o pedreiro não é visto né, como uma profissão não valorizada. Não sei se é o brasileiro, né, vamos falar do nosso convívio, talvez isso é até no mundo inteiro. Eu acho que pode ser mesmo. É, existe uma cultura que você valoriza uma marca, valoriza um produto, um nome Mas você não valoriza uma mão uhum. de obra Você entende, né? e, é, e é da nossa natureza Você pode ver que eu, devo, eu faço isso, você deve fazer isso todo mundo. Quando você vai comprar um, um serviço Então a, o serviço te oferece lá, uma, uma oficina da, da sua moto Ou de do, do, do um carro que seja A peça custa tanto A peça você paga a mão de obra, você tenta negociar uma pichincha nela ali, porque acha que a mão de obra, ela pode ser negociável, né? Então, eu não, eu não sei se é uma cultura, se é uma desvalorização, que seja. É onde que eu pego, assim, ah, quando a gente dá nossas aulas, você já acompanhou nossas aulas aí de precificação? Então, você, quando você já sabe que o mercado é assim, ele tem que ser negociável... Você já tem que criar um valor a mais de negociação, a sua uhum. margem de negociação, que você sabe que vai ser desse jeito. Então, se adapta a essa situação, né? não é que seja desvalorizado. Mas a classe de pedreiro, quando fala o pedreiro em si, é, é já é, é um, um mistificado ali, que seja uma, uma pessoa... É que todo mundo precisa. Sim, sim. É algo que todo mundo um dia, se não precisou, vai precisar. Mas é, já é sempre já visto né, como o senhorzinho do, do, do boné aleatório, né? do, da, da, da, da carça rasgada, que seja lindo, que pode ser de qualquer Aí o cara já entra com essa desvalorização. Você vê que tanto é engraçado, né? em vários cursos meus, é, eu já, já fiz essa apresentação, eu te falei do, do, do, amigo, do, do rapaz lá de Borassé. É, a gente hoje é avaliado da roupa que você veste ao carro que você anda. Se você for fazer uma negociação, principalmente na, vamos por, na área do acabamento, que seja que a gente está aqui, que a gente faz uma prestação, e você chega lá, todo o parecendo um taperão, ah, o cliente vai ah, você de cima e embaixo e fala assim, está passando fome. Né? Você fala assim, ah, é mil reais, eu te pago 200 eu falei a jeito pra você, viu? o cara tá passando fome. Mas você chega bem apanhado, né? Você chega uniformizado, você chega com a barba feita, num carro bom. O cara não tem vergonha de te Ô, pedir um desconto. Tem um, tem um, tem um, tem um amigo que ele, ele, me, ele me chamava de Bavária. <risos> ele falava assim, é, na brincadeira, né? Falava assim: você quer conhecer um pedreiro no mercado? Ele falou assim: olha o que, que tipo de bebida que ele tá pegando. Aí ele falava que o pedreiro pegava a Bavária. sei que cada região é uma cerveja, cerveja mais em conta, vamos falar assim. Ah. Aí ele pegava a cerveja mais em conta. Aí você, ele falou assim, eu vou seguir no cara. Quando eu chego, eu, ele falou assim, eu tenho certeza. Eu chego lá, é uma abelina com uma chave de fenda segurando o vidro. <risos> ele falou, aí você achou o pedreiro? Ah, tô. Não, e pior que faz sentido. Eu tinha, na época de faculdade, uh, aí eu tinha uma professora que ela fala assim, Jair, é, eu vou construir uma casa e tal, e na época eu já era construtor. Eu queria saber o um negócio de você primeiro. Você tem casa? Sua, sua mesmo? Porque eu quero contratar, mas todo pedreiro que eu conheço que faz casa, ele não tem a casa dele. É. Então, pera aí, não, eu vou contratar um que tem casa, que pelo menos já fez a dele, que eu vou ver, não caiu, mas a maioria parece que já está já formada ali, né? Que jeito que é. É, acho que é tudo, tudo meio padrão, né? As pessoas... Sim. Até que acontece muito da pessoa criticar, ah, fala que todo pedreiro é igual. Tem muita gente que fala, você vê na internet, você vê muita gente falando, ah, teve uma vez que eu fiz um vídeo e falei assim, ah, todo pedreiro não é igual, tem uso diferente e tal. Daí a pessoa falou assim, para mim é tudo a mesma coisa tudo não presta. É igual quando você vê a, a, a galera na internet, hoje a gente vê de tudo, né? Vê os canais, principalmente canal que é de, de acabamentista, e falando assim, vê mais dos canais que não tem muito bom senso pra ir lá e criticar o cara do jeito que os caras vai na cara dura, né? Principalmente se o cara é do Azulejista, por exemplo. Eu tenho certeza, todo Azulejista que, se, que, já, que trabalha, que já pegou serviço, ele vai pegar uma parede fora do prumo, ele vai pegar um contrapiso desnivelado, e pô, e se toda vez que você pegar isso, você vai ficar excomungando, coitado do pedreiro é que trabalhou ali e tal, então você já tem que entrar sabendo que você vai ter de corrigir, né? Então ela existe. Você não quer pegar é, bucha, a, a, na nossa cidade lá tinha um, um pessoal que era do acabamento. Ele exigia pegar a obra para eles fazerem o contrapiso. Eles só pegava o reboco, onde que ia ser revestimento, eles que tinham que fazer, e o contrapiso eles que faziam. Acabou, cara. Não tem, você vai depois criticar quem? Você já chega e pega o trem e faz. É, é, resolveu o problema, né? É, o bom de, de eu, eu. Que eu posto mais em relação a acabamento, gente, porque eu gosto muito de acabamento. Porém, eu sei fazer do começo ao final. Eu sei pegar uma planta e desenhar uma planta. Eu fiz curso pra isso. Mas é uma questão de eu acho que eu me adaptei mais com acabamento. Eu acho que até para mostrar para as pessoas um acabamento é legal. Porém, eu já conheço alguns perfis no, no TikTok, né? que é onde eu tenho mais acesso, no Instagram. Instagram, não, mas é no TikTok. Que pessoas que postam sentando bloco, é, rebocando uma parede e viraliza. Então, qualquer coisa, você pode ser um eletricista, pode começar a postar vídeo. E realmente as pessoas veem você de outra maneira, não tem, não tem nem o que falar na trajetória da construção civil, e já passou algum perrengue, alguma dificuldade com o cliente? Pô, assim, a condição de vida que a gente tem, ou por uma má conversa, uma má negociação, ou por inexperiência né, profissional mesmo, porque faz parte do, do processo de evolução, e passou uma situação difícil na, na construção. Ó, tem, tem cliente que eles... Ah, com, é O complicado da, da nossa área, que pega uma casa para fazer do começo ao final... É, principalmente quando era reforma antigamente, que era destruir inteiro, as pessoas acham que é exatamente daquela forma que ela desenhou no papel. E qual que é o problema nosso? Que eu até falo bastante para os amigos que é calheiro, eletricista, pintor. Eles, em dois meses, ele caiu fora da casa. Então, a gente pega do começo ao final, então você pega a pessoa com vários temperamentos. A pessoa no começo, ela está sorrindo, chega no final, o dinheiro está acabando ela começa a ficar, a descontar em você. Acontece muito Sim. isso. Já teve caso várias vezes de eu ir embora chorando. Eu largar tudo e ir chorando. Hoje, quando eu vejo que o negócio tá ficando feio, eu largo, vou embora, deixo lá, no outro dia eu volto de boa, tranquilo. Mas aconteceu muitas vezes de a pessoa chegar brigando porque demorou mais na obra. Porque as pessoas não vê que... Vou dar um exemplo. uma você tá... É só para sentar essa parede aqui. Apareceu um cano. Furou o cano, você vai gastar um tempão pra arrumar ali. Tal. Então, a pessoa não, não leva isso em consideração muitas vezes. Não é todo mundo, tá, gente? Mas eu digo essas pessoas que, às vezes, ela se estressa. Eu acho que todo mundo que, deve, que for fazer uma obra e que vê que tem um pouco de. é um pouco ansiosa, é bom passar por um psicólogo, de verdade. Antes de, não, não tô nem falando porque eu passo por psicólogo, não tô falando que, que a pessoa. É, é bom pra se acalmar, entender que as coisas não é tudo da maneira que está no papel. Construção civil é assim, eu, to, eu toquei obra há muito tempo e era a casa do começo ao fim. Aí o cliente chegava assim, não, eu vou te contratar, ó, eu não quero dor de cabeça de jeito nenhum. Eu falei, então, nem começa a sua obra, nem começa, você vai ter dor de cabeça. Por mais que a gente vai caprichar, por mais que a gente vai tentar evitar tudo é que quanto que é, é ansiosa. É ansiosa esse que é o problema, é, é ansioso, por mais que você está fazendo certinho, tá no prazo, a pessoa quer atropelar, a pessoa chega falando para você, ó... Ah, se você fez essa parede hoje, então amanhã você faz aquela, aquela, essa, então em, em quatro dias você termina. E, e tem gente que não entende que, nem, que é processo. Eu, eu peguei, como você não é bom, nem, nem é esticado, eu esticado falar muito de... é Eu, meus últimos clientes que eu tive, eu te falar a verdade, eu nunca na minha vida eu tinha chegado num ponto, porque eu sou um cara explosivo, eu sou, eu não é porque eu tenho a cara fechada que você é uma eu sou assim, eu sou uma bomba relógio. Tanto é que assim, meu serviço sai por quê? Porque eu pego para fazer. Mas eu não sou um cara que eu tenho tanta paciência, principalmente para bobeira. Né? E eu peguei um, um, uns clientes, falou, acho que um pontapé que mais me ajudou sair da construção civil, porque outros daquilo eu não quero mais nunca na minha vida. Mas você tá num processo de construção e, e não vai pronto. Né? Os clientes começavam a reclamar porque você estava deixando, eu não sei se aqui vocês trabalham com rodapé embutido. Lá a gente trabalha só com rodapé embutido, então o reboco claro, é cortado. Casa só não é muito não, é algumas casas. Assim, a gente trabalha lá muito lá, com rodapé embutido, então o reboco não, embaixo. é pelo amor de Deus, se é... o estiver torto, é... torto é... você tem que descascar mais para cima. O pessoal Sim. briga bastante comigo. Que quando eu posso, ah, mas você tá falando para fazer rodapé embutido, mas quando o reboco tá torto, corta mais para cima. E aí, Nossa, aí já, já... o dono, né? Vai. Vai dar mais trabalho. Vou ter que cortar mais pra cima, porque senão vai ficar aquela barriga no meio da parede. E aí tem vários detalhes, né, pô? Depende de um piso, ou depende do um piso do o cliente tá trabalhando, ele dá mais ou menos 1.8, quase 2 centímetros. Aí o cliente já começa a te encher o saco porque o reboco tá ficando grosso, que não sei o quê, cara, como que eu vou sentar um rodapé de um, de um porcelanato que dá quase 2 centímetros, fazendo um reboco de 1,5, um reboco fininho, quase vendo o, o piso. Então é muita situação que passa. E aí você tem que ter jogo de cintura, eu sempre fui firme. É, começou a me, me encher os pacientes eu chamo o canto na hora. Não, é. Ou, vamos parar? Vamos parar a, a obra? né? Porque, porque é dessa maneira mesmo. Hum. Que, porque a, a pessoa passa de um ponto que ela acha que, que manda em você. Isso. Ela está contratando um serviço. Mas igual você vai contratar um médico, você não vai xingar o médico que você está contratando. É aquela situação, o respeito vai até um limite. Passou do respeito, seu dinheiro não me compra, não. Então nós para o serviço, a gente acerta. É, a pessoa entrava, acha que pode tudo, de tudo, né? tudo, né? Acha que é no tempo dela, do jeito dela e é do. A gente vai fazer da maneira que ela quer que fique no final, espera acabar o serviço. Situações que a gente passa, só que muitas das vezes pode acontecer que você vê pessoas que às vezes aguentam a humilhação, aguenta esse tipo de situação, porque tá numa, numa, numa situação da sua vida, talvez muita gente vai se, se ver nesse tipo de situação aí, é porque ele precisa, cara não tem jeito, as pessoas vão chegar num momento, Deus queira que a gente nunca chegue nesse momento, de ter que engolir um sapo, ter que engolir uma bucha de alguém, porque tem uma boca para alimentar, porque tem uma conta para pagar e, e é doído, né, é uma classe que, é por isso que eu falo, cara estuda, não só estudar em escola né? queira evoluir, queira ter uma, uma saída, a gente falou lá, o plano B, pô, você tá trabalhando só com isso, mas você tem que ter um, um negócio aqui, porque o dia que isso aqui der ruim, você sabe fazer isso aqui quando eu entrei na construção Civil. É o famoso pulo do gato, pulo do gato né? <risos> ah, na construção Civil, é, eu entrei como servente, molecote um também, entrei como menininho. E eu queria sempre aprender mais Então eu sei montar uma carpintaria Eu sei pintar uma casa, eu sei assentar um piso Eu é. sei fazer uma elétrica Tá ruim aqui, eu vou fazer ali Do mesmo jeito é na porcelanataria Quando eu falo para os meninos falam, ó, Não aprende só a fazer cubo não Aprende fazer uma cozinha, aprende fazer uma mesa Aprende a fazer um móvel, aprende fazer um painel Aprende revestir uma escada Porque o dia que tiver ruim aqui, você está se virando em todas as áreas ali A gente passa uma situação que não é muito interessante né? Até lembrei que você estava falando naquela hora sobre a escada é, é importante, quando a pessoa vai citar a escada, é verificar cada degrau por degrau. Olhar, se está tudo no mesmo, no mesmo... Antes de começar, porque você vai fazer... Igual no meu caso, eu monto em casa, porque eu vou fazer no meu tempo, devagarzinho. Mas você olhar um por um. Se tiver muita diferença, vai ter que é, rebocar, vai ter que fazer alguma coisa lá. E quando é pouca diferença, eu até falei isso nos vídeos meus, quando é pouca, de milímetro, 3 milímetros... Você divide entre um e o outro, corta um pouquinho maior, Sim. não deixa só em um, porque a escada ela não pode ter diferença de, de medida, porque você tá ali andando no embalo ali. Eu não lembro a porcentagem, mas era tipo assim, quando eu fiz o meu curso, era tipo uns 80, 80, 90% das pessoas caírem em escada por causa da diferença de medida. Sim. Porque a pessoa vem no embalo, no embalo, no embalo ali e pisa errado. Você falou faz muito sentido. O pessoal tinha falado que o meu áudio estava ruim. Eu acho que eu tinha batido no cabo aqui. Deve estar tá melhor. Se não tiver, vocês metem o grito aí que a gente dá um jeito aqui. É, a gente costuma, né? Igual lá, você viu que a gente tem uma escadaria aqui. Então você desce ali todo dia. O seu corpo, ele acostuma com a sua pisada. Então você pensa, uma casa grande lá, não sei quantos degraus tem uma escada hoje mais ou menos. Aquela lá, a última, acho que tinha 12. 12. Bom, então você sobe 10 quilos todo dia ali, o seu corpo acostuma com a sua passada para aquele degrau ali. Né? Se mudou, é perigoso. É, Colocaram ali no chat. Pessoal que está acompanhando a gente no chat, Cesar, do, do, aqui no YouTube, quem está no Instagram e Facebook, corre aqui no YouTube para comentar. É, pode deixar as perguntas de vocês aqui, quer participar com a gente, quer fazer pergunta para o Marcelo. Pode mandar aqui que daqui a pouco a gente começa a ler. Eu só vou dar uma frisada porque é, o Luiz, Luiz Rocha, eu acho que foi o Luiz. Isso, foi o Luiz Rocha colocou aqui. A maioria dos PDs precisa aprender educação financeira. É. Essa é uma Pô, parte, cara. Nossa, é, nossa, de, é demais. É. A gente trabalha nos condomínios condomínio, e se repara. Eu fico triste, porque assim, mas eu sei que é culpa deles. É... é. Não por não saber, mas por, sei lá, porque assim, eu vou dar um exemplo. É, nos condomínios que a gente trabalha, em qualquer lugar, a gente vê muitas pessoas esperando lá, fora o ônibus. É, não que seja o um problema, mas igual na nossa cidade que é menor, as pessoas não têm muito costume de andar de ônibus, quem tem um pouco mais de condição, né? E um pedreiro não ganha pouco. Só que o que, que acontece? Um, geralmente os pedreiros, as pessoas até brincam, para ser um pedreiro tem que ter uns cinco filhos o pessoal fala. Eu tinha, eu tinha uns companheiros lá na cidade, que o cara tinha cinco filhos, Sem brincadeira, duas famílias, É, eu tinha duas mulheres, casadas, eu tinha uns dias que eu tinha que dormir na casa de um e do outro, mas isso eu não achava muito difícil para o cara realizar, o que eu achava difícil é que ele tinha dois Fusca. Como que você tem dois Fusca, cara? Cada Fusca é duas famílias! É. Bom, aí, essa parte da educação financeira. Até na, na, na, na Expo Revestir, lá na, na, na, na Expo Revestir, não, na FEICOM, eu estava conversando com a Acho que é Josiane. A, a, a dona lá da, da Molding Plaza. A gente até tava tá marcando um projeto junto. A gente ficou um tempão lá conversando, porque eu achei bem interessante. Ela, por ser mulher, né, a administrar a empresa, fazer a empresa acontecer. Né, porque a, a Molding Plaza hoje é uma empresa conhecida. É uma empresa que pode dizer que De uma certa forma bate frente com a Cortag na vida né? E fazer uma empresa acontecer eu achei a história dela bacana E uma das primeiras coisas que ela me falou Ela vai participar de um podcast com a gente É que tinha muita vontade de criar projeto social para a área da construção civil, porque a classe é, de, da construção, dos que seja, precisam de orientação é financeira, orientação é. econômica, ali ó, para saber Boa. administrar o seu dinheiro, para investir na, na, no, nos seus equipamentos e na sua vida. A, a maioria não paga o tá, INSS. A é errado, né? Porque a pessoa necessita tanto do serviço que cobra muito barato e às vezes ela não dá conta de entregar o serviço. É, acontece muito isso. Sim. E ó, o que mais nós vemos, é assim, sexta-feira você faz o pagamento, né? Tem, geralmente tem, tem lugar que é em quinzena, né? Mas a gente sempre foi, foi de sexta-feira. Aí chega na segunda, cadê o dinheiro? Já tá não, pedindo vale. Eu, né? eu, eu vou te falar, né? Eu vou te falar que eu era assim. Eu era desse jeito, trabalhava e sempre ganhei bem, porque eu nunca tive preguiça de trabalhar, não tinha dó de, de pegar e me rebentar todinho, ganhava bem. Mas chegava na sexta, eu acabava, sábado e domingo já ia para festa, chegava na segunda, eu não tinha dinheiro. Então, assim, precisou ter uma reviravolta muito grande na minha vida para chegar um dia é, só dando aquela talhada. Quando, é, quando, apare... é quando aparece um problema feio, você fala, não, pô... Ó, já aconteceu comigo de a gente passar muita necessidade de até não ter comida. Uns dois dias não teve mesmo em casa, não teve. É, aí eu fiquei pensando, rapaz, eu ia nas festas, só pra entrar na festa, eu pagava 100 reais pra entrar na festa. E falava, olha, aí de lá pra cá nunca mais. Eu falei, não quero isso pra minha vida nunca mais. Se eu tiver que trabalhar... 24 horas por dia eu vou trabalhar Mas não vou passar mais aquilo de novo é, é, A gente passa cada situação, né? Era daquela fase assim que você ia você, ela tinha Seresta antigamente lá na nossa cidade Aí você tinha, vamos pô 10 reais Na Seresta era baratinho pra você entrar Você contava, pô, era 5 reais pra entrar Sobrava 5 Dava, eu acho que era 3 latinhas e você tinha que passar a noite inteira com essas três latinhas. Você tomava as primeiras, saboreando aquela latinha, como se ela fosse um, um, um vinho de, u... de safra antiga. Na última latinha, quando você acabava com ela, eu começava a encher ela d'água e ficava com ela na mão, andando com água lá pra fazer pose. Mas o que fez, eu acho que eu dou uma acordada pra vida. Eu acho que todo mundo precisa ter um, um pontapé na sua vida, assim um, um choque de realidade. Você precisa acontecer alguma coisa pra você falar, cara, acabou, vamos mudar a sua vida. Eu tinha... É, oitava série, tá? Uma bicicleta era o que eu tinha e morava sozinho. Curtia a minha vida, tava vivendo. Eu tinha meus 24 anos de idade, só para você ver o que que é a vida. E de repente, eu tenho uma, uma a minha filha, a mãe dela passou a situação dela lá, não podia criar, me entregou, falou não vai, vai criar, né? E caiu uma menina de 4 anos no meu colo e falou se vira. Então, para mim já foi um meio choque. Fano, cara, eu sou homem, eu fiz, é minha responsabilidade, eu vou criar, eu vou se virar. Então você já começa a dar uma mudada. E aí, de repente, um dia, cara, minha menina correndo, brincando, ela caiu e caiu em cima do braço. E eu fui, pô, será que quebrou? Catei a menina, pus na bicicletinha que nem garupeira não tinha, corri para o hospital. Isso eu tava fazendo na casa do um amigo meu. Quando eu entrei lá dentro, aquele corredor cheio de gente, cada um mais perebado que o outro. E eu falei, meu Deus, não tem nem jeito de eu ficar bravo aqui para atender minha filha. Aí eu liguei pro meu amigo e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso levar minha filha no hospital. Ele falou, tô passando aí. Ele passou de carro, levou a gente, pagou né, o hospital. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, nunca mais. É. Nunca mais na minha vida vai faltar dinheiro, né? Não é questão de luxo, mas se precisar levar um filho no hospital, tem que ter, nunca mais. Mas eu tenho pra que ser... Sim. Né? Até para você poder escolher um... escolher um serviço. Sim. Porque se você tem... Porque tem serviço que não adianta, igual... Acontece muito, você sabe que aquele cara já te deu problema Só que você tá sem serviço, você pega Se você já tem o um dinheirinho guardado Pelo menos para mais um mês é. Você faz outra coisa lá Mas não pega o serviço daquele cara Porque você já te deu problema Por que, que ele não vai te dar de novo? Mas assim, são situações que acontecem na vida Que você fala assim, cara, eu tenho que escolher sair dessa minha vida, igual eu passei uma dificuldade muito grande para quando eu fui sair da construção civil para entrar na porcelanataria, que foi uma aprovação, Deus fez uma aprovação muito grande na minha vida, que eu tive que falar assim, é, eu, por ser determinado demais, não é fácil você fazer eu desistir de alguma coisa, então eu achei que eu ia morrer na construção civil, que eu não ia sair nunca da minha vida, e ele foi me batendo tanto, me batendo tanto, <coughs> até chegar num ponto que eu falei que eu não aguento, eu não aguento mais, eu segurei. Eu também imaginei, você é igual eu. Você imagina, imagina que tudo leva um porquê, Sim. né? Sim, um porquê. o um porquê de você ter esse público. Sim. Não é à toa, não é só para você mostrar o trabalho. Não, não. É, a gente sabe que tem uma história. É. Porque eu cansei de sentar na cabeceira da cama, cara, que eu tava sentindo tanta dor nos braços. Não, aquele nossa, esgotamento. A quantidade, de... a quantidade de família que você já ajudou? Por, por quantas pessoas que entram em contato, né, eu sei que são muita gente. Então, né? E, e até é, uma, é uma família que vai ser gerações. Então, olha a responsabilidade que... Mas é onde que eu falo. É por isso que eu sempre gosto muito de fazer live, eu gosto de conversar com o pessoal. Eu gosto de dar os cursos presenciais. Você viu ali o rapaz que a gente está ministrando o curso. Porque você conhece uma pessoa nova, você conhece uma, uma história que você passa a fazer parte dela. É. Né? E as pessoas eu sempre bato nessa tecla. O ser humano, ele não é carente de dinheiro. O ser humano não precisa que você dê dinheiro para ele. Ele é carente de instrução. Ensina esse ser humano a ganhar o dinheiro, a viver penso, com o seu próprio dinheiro. Eu penso exatamente, exatamente dessa forma. É tá engraçado. Porque, igual, eu mesmo, de verdade, eu acho que. Lógico que a, é, a pessoa está passando necessidade ali. Você tem que ajudar se você puder. Mas é muito mais do que isso: é você ensinar. Igual, se você dá um. Vamos dar um exemplo. Você dá esse, igual acontece na construção, igual o rapaz falou. É, a gente ajuda. É, o cara ela tá precisando de dinheiro, tá? Você vai lá para passar a semana, beleza, ajuda. Só que a, a, aquilo que ele continua fazendo, que é torrar muito dinheiro, é a gastar à toa, vamos falar assim, gastar à toa, ele vai continuar fazendo. Então é muito melhor do que só você ajudar é, na parte da finança, é você mostrar, falar, ó, oh, vem cá, ó, como que eu não é, eu não ganho muito mais que você, ó o que, que eu faço para ter o que eu tenho e o que, que você tá errando. Aí você mostra, ó, é isso, isso, isso. Se a pessoa não fizer, aí não tem o que fazer, né? Aí... Você sabe que muito desse, desse sistema, ele vem de berço, né? Essa é uma educação familiar. É, pô, a, famílias é, de, de grandes gran, é, grande com muitos filhos então sempre tem muito aquele negócio assim ah, principalmente quando você parte dos novos não é regra né? não falando que isso é regra porque eu, eu não me enquadro nessa regra então ah, dava um, fazia uma arte lá, dava um pitizinho a mãe ou o pai lá passa a mão na cabeça pô, a mãe eu faço de novo, você não precisa cara, você, eu criei a minha filha eu tentei criar a minha filha pra entender que o mundo, cara, é foda o mundo não é brincadeira o mundo tá ali com todas as portas abertas, o sol nasce do mesmo jeito para todo mundo, todo mundo tem o mesmo tipo de oportunidade. Né? Onde que eu tô chegando hoje, não que eu tenha muita coisa, mas eu sei que tudo isso foi fruto de esforço, foi fruto de trabalho duro, de pensar, né? de, de ser insistente. Né? Às, às vezes até, é, outro dia eu fiz uma live lá, que eu perdi um amigo meu, e às vezes a gente tem que parar também, parar e entender que nem tudo que você vai fazer, nem todos os objetivos que você tem na vida... Eles podem estar acima de tudo. Às vezes você é, tem que verdade. parar também. Não é assim. Ah, pô, eu tenho um objetivo você focar. Pera aí, até onde você está indo? Olha, Quais são os limites que você está passando para chegar ali? Não assim. Eu vi uma vez, vez que um profe... esse professor lá era muito doido. Muito doido mesmo. Eu nem lembro o nome dele, também não ia falar. Ele... Ele falou, ó, eu consegui as minhas coisas. tenho uma casa de material de construção, tenho eu dou aula aqui porque eu gosto. Aí chegou no final, e começou a falar assim, ó, se não importa quem aparecer na minha frente, se for aparecer na minha frente para atrapalhar, eu acabo com a pessoa. Aí ah, não, olhou para a cara dele e falou assim, é, eu acabo, não importa, pode ser esposa, pode ser filha, né? Olhou para a cara dele assim, aí passou pouco tempo, ele foi expulso da escola. E tava arranjando um problema com todas as... Que é a questão que você falou, não pode, tem coisa que você não pode passar por cima. Até porque você tá plantando e você vai colher depois. No momento ali você acha que você tá ganhando. Na vida ele tem, tem um certo limite, né? A gente tá aí é, pra evoluir, pra é, supa, superar nossos limites. O ser humano, ele, ele, é, ele é incrível, né? Se ele fala que ele vai conseguir, tem gente que é tão bom em certas coisas que eu fico, cara, eu fico de boca aberta. Tem gente que pô, toca um violão, que é, luta, vira piruleta, salto mortal, Mas pula de paraquedas Eu que que essas pessoas é pra motivar outras, né? E... Porque eu percebi lá lá na FICOM, o pessoal falando olhando para mim né assim nossa eu estou lutando na internet aqui para conseguir crescer os, os vídeos para divulgar mais meu serviço então eu vi que eu motivo muita pessoa mais do que eu achei que motivava então isso é muito bom é, você tá, e as pessoas vai que foi motivada por você vai é, crescer na área dela desde que se, possa a internet pode não ser e vai motivar outras pessoas que vai olhar para ela e falar assim que não vai me conhecer, mas vai conhecer ela e falar assim, nossa, é, é muito bom no que faz. Eu vou acompanhar, vou aprender com essa pessoa. E, e esse retorno também, assim, independente de, de qual que a gente tenha, você sabe que ele te ajuda muito a você cada dia mais querer evoluir. Pra você não Sim. cair. É. Igual a gente falou lá, tem é, exemplos de, de grandes influências tem aí, que explodiu rápido demais, ganhou dinheiro demais, o cara chega a dar uma depressão ali, é, porque ele, ele perde um pouco o sentido, né? Por quê? estou fazendo isso aqui, a, a, a gente é feito de metas, é. qual que é a minha meta? Eu sempre sou assim, cara, eu, o meu objetivo hoje, você precisa, para viver, ter um motivo, você é é, é. tem que estar tá fazendo, e aí quando você começa a criar conteúdo, no meu caso, com, por que, que eu comecei a focar no meu canal do YouTube? Por que, que eu comecei a focar, cara, isso aqui é um projeto sério, e eu tenho que trabalhar isso aqui? Eu fiz um vídeo, não sei se você já viu ele, fazendo um vasinho de planta, foi um dos vídeos que eu fiz. E esse vídeo, cara, deu uma repercussão bacana. E nessa época ainda, como o canal ainda era pequeno, é, e eu tinha tempo, né coisa que hoje para mim virou artigo de luxo, é, hum, eu recebia hum. o WhatsApp, eu deixava exposto o meu WhatsApp. E num dessa dessas mensagens, o cara mandou um textão para mim. E, tipo, no começo do textão já estava assim. Talvez você nem leia e nem responda. Não tem importância. Eu quero fazer a minha parte. Tipo alguma coisa assim, cara. E eu ia lendo aquilo, eu ia... só deu só lembrar assim: eu já vou rupiando os braços, a barba Rupê. O cara falar que ele estava numa situação tão depressiva dele que tinha mais de cinco meses que ele não trabalhava, que ele não conseguia emprego. Não se sentia digno, porque a família que estava sustentando ele, a família do, dos pais da, da esposa dele, foi os reais, foi num supermercado e fez uma feira. E naquele momento ele se sentiu homem de novo. E ele queria me agradecer, cara. Porque é... tá na cabeça, na cabeça da pessoa. Tá voltando. Acho que ela voltou. É, quando, quando acontece uma coisa muito ruim na, na vida da gente, é, a gente parece que chega num ponto de entrega. Quando você vê um, um morador de rua, certo? tem muito cara que tá ali, cara, que nem sempre foi aquilo ali. Mas aconteceu uma coisa tão terrível na, na vida dele que ele se entregou e desistiu, né? Não quer saber mais. Então a gente tem que ter uma mente muito forte. Às vezes é difícil, você passa uma, uma dificuldade financeira. A, Atrasa tudo, mas você tem que lutar. Você tem que caçar um caminho diferente, esperar aquele momento. Eu passei, eu falo porque eu passei por isso. Rapaz, eu entrei numa situação na minha vida que eu falava assim, pô, ralo tanto, né? Tô fazendo a minha parte, né? O que, é que Deus está fazendo isso aqui na minha vida, né? Na verdade, não sei se era Deus que está fazendo. Mas, na verdade, tinha um propósito maior. É uma aprovação. Falar, se você passar por isso. Vou fazer isso e isso aqui na sua vida, né? E foi o que começou a acontecer. Mas não é todo mundo que consegue sair, né? Não, é realmente... Ó, o, todo, Todas as decisões... Acho que se todo mundo parar para pensar... É, pensa vocês aí. É, que você tomou que foi radical... Foi através de um problema. Sim. Geralmente, a, a, assim... A gente tem pessoas para se inspirar para a gente não errar no erro das pessoas. Isso ajuda muito. Porque se você usar a cabeça... Você vê que o fulano errou, porque ele fez dessa forma. Se você estiver fazendo, vai ser mesmo o erro que ele cometeu. Mas acontecem essas coisas graves, eu acho que é na, até para você tirar uma lição. Até porque na, no, ninguém aqui, todo mundo vai, vai morrer. Todo mundo vai ter um parente que vai morrer. Então, a gente sempre vai ter dias difíceis. Então tem que aprender a lidar com esses dias de... é difícil eu tô falando não estou falando que é fácil para mim é difícil como, como para qualquer um né mas são, são processos da evolução na vida da gente né que você é, pratica a de uma certa forma quando eu falo assim você passa a ter aceitação né? se eu falar depende do jeito que eu falo assim ah você tem que ter aceitação não não é não quero que você aceite aquela situação e fica quieta ali eu quero que você aceite que aquela situação tem um propósito ela tem um porquê pela ela ter acontecido na sua vida o que você vai fazer a partir dali ela é sua conta então ah, tudo que acontece de ruim na, na, na, na vida da pessoa ela tem um, um propósito bom, ah, eu recebi aqui essa semana né um amigo meu que veio me visitar e ele teve me falou cara essa a gente eu convivo com pessoas no, da minha proximidade que tem um pensamento igual ao meu pensar J é, né? é eu tô eu tô saindo da, daqui agora o, o, o trem aqui tá aguentando, não sei por que, que tá caindo, hum. voltou, e ele falou assim, ó, eu, não, eu não sei por que, que ele não jogou, todo os jeitos ele fazia, só me jogava por fora, por fora então vem um pouquinho a mais, aí falou, mas assim, eu não esquentei, porque quando acontece um trem desse, é um livramento, talvez tinha um acidente, talvez alguma coisa que não era para me acontecer, então tudo que aconteceu de ruim na minha vida, para mim, foi um abandono, um fortalecimento, para algo maior, eu né? Pensar dessa maneira Sim. é muito mais fácil. fácil qualquer Sim. coisa, né? É, eu... Nunca fiz assim, tipo, ah, ah porque que tá acontecendo isso? Então eu vou sentar e vou esperar. Não, tá acontecendo, minha vida continua, vou continuar fazendo a minha parte. Achar uma é, solução, solução para esse problema, né? O, quando eu entrei, na, no, tomei os, os prejuízos da, da minha obra, né? Que, cara, foi virando uma, uma bola de neve. É a lei de Murphy. Lady Murray fala que é, quando um dinheiro a juro, vim de carro, vim de moto, eu falei, mas eu vou, eu vou conseguir. Não é porque eu vou estar estagnado, ia no meus, nas pessoas que eu devia, falar gente, tá assim, assim, assim, mas vai dar certo, segura pra mim, aguenta, porque é ruim você estar tá tentando e toda hora tá um te tucando, né? Mas você supera, cara, você passa por isso. Só que aí depois que você passa daquilo, que você vai pro próximo estágio, você não vai esquecer daquilo mais de jeito nenhum. Quando você for dar um outro passo ali que puder te arrochar, opa, peraí, cara, eu posso acontecer alguma coisa lá na frente, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que ter uma um alternativa ali. Então, é um amadurecimento na vida. Né? O que você vai fazer com a situação que te ocorre é uma aceitação que você tem que saber até onde você tá para ir. né? Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, eu, eu falo bastante isso com meus irmãos, né? eu indico bastante eles mexerem na internet. Eu falo para eles que essa oportunidade que apareceu de eu postar vídeo, Falei, vou levar como se fosse a última oportunidade que eu tivesse na vida, porque eu vi que é algo que eu gosto, eu sempre gostei de filmar e tirar foto, só que eu não tinha onde colocar, porque eu não pensava que daria certo, eu nem cheguei a pensar que... Até porque eu pensava, assim, bastante, isso é de verdade. Eu já trabalho o dia inteiro com construção, vou chegar em casa, vou ficar editando vídeo de construção, só que eu já gostava de filmar, então, é... como que aconteceu? Vou até falar como que aconteceu. Eu tinha outros perfil, né, no TikTok, de outros assuntos que eu gosto também. Porém, eu vi que ali não ia ganhar é, visibilidade, ia ser algo... É, só uma diversão ia ser, né, vamos falar assim. É, aí, o que acontece? Quando você pega algo que você já gosta de fazer e joga na internet com... e aprende a trabalhar com a internet, não tem como não dar certo. Mas tem que aprender a trabalhar com a internet, porque são duas coisas... São dois trabalhos, tá, gente? É, as pessoas acham que fazer vídeo não é fácil. Não é. Eu pensava também, viu? Então, o é, que acontece? Eu vi que não ia muito longe. Eu indicava bastante, que, assim como eu falei no começo aqui, que eu gosto de ajudar muitas pessoas. Eu gosto, de verdade, de dar muita dica. Eu passo... Às vezes eu perco muito tempo e, e a pessoa não faz o que eu falei. Eu falo, pô, faz exatamente como eu tô falando que vai dar certo. Não tem como dar errado que eu tenho essa visão, eu consigo, eu consigo, é isso, eu acho que é um dom, porque eu consigo ver é, as coisas boas, que se a pessoa de, é, focar naquilo vai dar certo. Em pouco tempo que eu estou com a pessoa, eu consigo ver, muitas pessoas já podiam ajudar sim, só que tem pessoas que eu quero ajudar que não escuta né? É, teve um amigo que eu falei, ele trabalha com móveis, tem uma empresa e tal, eu falei para ele, mano, começa a postar os vídeos, vai dar bom, olha o meu TikTok aqui, que era outro assunto, né? Posta que vai dar bom. Aí, ele falou, ah, não sei e tal. Depois de um tempo ele postou Aí postou lá um vídeo lá, pegou, acho que 1800 visualizações. E eu tava com um canal, com um perfil no TikTok de, de game que eu gostava, que tinha mais de 100 vídeos e só tinha um vídeo com 1000 visualizações. Então, o que, que mostra isso? O foco que eu tinha. Eu falei, eu vou continuar, eu vou continuar. Eu só não tava acertando a mão, né? Se você postar 100 vídeos e não ter visualização Aí eu olhei lá e falei, nossa, deu 1.800. Daí ele postou outro, deu 2.000. Aí postou outro, acho que deu 4.000. Daí eu falei, mano, eu acho que eu vou começar a postar também. Daí ele falou, posta. Foi que acho que no terceiro vídeo que eu postei, deu mil. Eu falei, ah, agora eu vou estudar sobre a plataforma. Aí eu peguei firme estudando, é, fui atrás de um... Até é um amigo que me ajuda muito, que é o Lucas Calango. Ele é bem conhecido no TikTok. Me ajuda muito. Eu, o tempo todo eu pergunto as coisas pra ele, sobre marketing, tudo, me ajuda muito. E eu fui é, vendo as lives dele na época também, e eu percebi uma coisa, gente. É, às vezes a gente escuta de alguém o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Esse é o maior problema do pessoal que não cresce na rede social. Aí foi, eu fui crescendo muito rápido no, no TikTok, tem acho que mais ou menos uns oito meses de TikTok. Só que aí eu, o pessoal, eu ouvi o pessoal falando bastante, para você não colocar todos os ovos numa cesta só, que eu até falei com você. Porque pode, vai que um dia... Se ele, eu acho, não sei se você já chegou a acompanhar o Castanhari. No começo ele postava... Ele falou, segue a gente nas redes sociais, porque vai que o YouTube explode. Sim. Não sei se você chegou a ver. É, era mais ou menos isso aí. Aí foi que eu resolvi ir para o Instagram. Ao contrário da maioria, né? Que vai do YouTube, uhum. vai para o Instagram, depois TikTok. né Estão fazendo assim, né? Eu, quando eu resolvi ir pra lá, gente, eu já sabia tudo como editar, como fazer, como segurar a pessoa num vídeo. Tem tudo uma forma de fazer. Você tem que estudar sobre cada plataforma. Eu fui olhando lá, entrei no perfil de todo mundo. A pessoa tinha 10 mil. As pessoas não sabem disso, que eu nunca falei. Mas eu entrava em todos os perfis, todos, todos, todos, todos, que tinha lá 5, 10 mil. Eu falava, algum vídeo ele acertou. Eu entrava nos vídeos dele, olhava o que, que ele fez no vídeo, como que ele fez. Eu falei assim: não, vou fazer um vídeo bem parecido, mas sendo eu mesmo. E ela dava certo. Eu falei, não, acertei no vídeo. Aí eu falei, não, eu acertei, postei um vídeo e deu bom. Aí eu comecei a postar. Ó, só para vocês terem ideia: o Instagram é, como que funcionou? Eu tenho um print que eu não decoro o tempo de o tempo que eu tô postando, quanto tempo eu cresci e tal. Eu olhei pelo print. Eu tinha 50 vídeos já postados, eu postei 50 vídeos, mas, gente, é vídeo bom, tá? Como eu já sabia fazer vídeo no TikTok, eu só transferi a maneira de fazer. É um pouquinho diferente, mas eu já sabia como fazer. Já tinha 50 vídeos no, no Instagram, tá? E eu tava com 999 seguidores. Aí você fala assim, é muito vídeo por tá com menos de mil seguidores. Depois eu olhei outro print meu, um pouquinho mais depois. Eu com 65 vídeos. 15 vídeos. Se eu tivesse parado ali, eu ia estar com uns mil. Um pouquinho mais, talvez. 15 vídeos depois, estourou. Que vou partir de desses mil para 20 mil em um mês. Então, quer dizer, se eu tivesse parado, então você tem que pensar assim: ó. Se eu parar agora, e se no próximo vídeo fosse estourar? Isso aí é, é tudo na vida desse jeito, né? Às vezes a pessoa quer um resultado rápido e ele requer de você a frequência, insistência e a hora que você pensa que não, né? O resultado ele vem. É, é praticamente tudo, cara. Tudo que você vai fazer, ela, ela tem um. Você vai sem pretensão, né? Tem que tem que estudar bastante para acontecer. Uh, eu, eu imagino né, que seu, seus focos, seu foco para esse ano, como a gente já conversou, é, é meta numérica, com certeza. Eu acho que todo mundo que entra na internet está buscando isso. Você está buscando é, alcançar seguidores igual o YouTube. Você entrou no YouTube e o que, que é o foco, cara? Plaquinha de 100 ah, mil seguidores. Meu Deus, né? meu Deus. E, e além disso, cara, que, como você se vê o mercado? Já caiu a ficha que é um número expressivo, que a coisa vai acontecer, que logo vai ter patrocínio bom, né? Deus abençoe que tenha. Caiu a ficha ainda ou você, você ainda está achando que o trem está de brincadeira? É, eu, como eu, através da internet eu converso com bastante gente... Pouco tempo pra cá que foi cair a... Assim, a gente, eu já criava conteúdo desde o começo do TikTok, por isso que era o meu esforço, tá, gente? Ó, em oito meses eu tenho lá uns 600 vídeos lá, tá? Então é muito vídeo para oito meses, né? É uns 600 vídeos lá. E quando eu vi que tava dando bom, é assim como eu falei pra, pra vocês aqui já hoje. Eu garrei a oportunidade e falei, não, aqui eu não vou sair. Eu sei que lá, eu, eu, eu acompanhava todos os youtubers do começo, eu sempre gostei de assistir YouTube, em todas as áreas, né, gente? Então, você via que o cara continuava na persistência, dava certo, e por que comigo não ia dar? Eu ajudei um monte de gente que ganhou muito seguidor antes de mim, que eu dava a dica, falei, ó, oh, começa a postar um vídeo, faz dessa maneira, que vai dar certo, mesmo quando eu não postava. E teve alguns casos que teve, teve um youtuber que ele tá... Eu falava muito pra ele postar, ele tá... Há um tempo atrás, eu não sei quantos que ele tá agora, ele tá com mais de 500 mil. Eu, eu mesmo já vou falando que eu sou um desse, porque eu já tô tomando nota tudinho ali e já vou começar a colocar. Se eu deslanchar, um pôr no TikTok e Instagram, já é por causa desse cara aqui, ó. Não, não é, é, é... Porque assim, o que acontece mesmo, igual eu tenho 220 mil lá no TikTok, tem vídeo meu que bate 2 mil, 3 mil visualização, pra quem tem uma quantidade dessa, é muito pouco. Só que você não pode desistir ali, porque você vai postando, chega uma hora que acontece daquele vídeo viralizar. Aconteceu já muito vídeo de que eu achava que não, não sei o porquê, mas é, é dessa forma que funciona. Então você não pode desistir, porque quando um vídeo estoura, ele vai levando os outros. Já o caso de quando eu comecei a ver que começou a viralizar, consegui começar a ter contato com pessoas, é, os outros influencers maiores ou até igual, ou até menor também, com facilidade, eu falei, vai acontecer. E foi na Feicon que eu vi que... Falei, realmente... É, e como eu converso bastante com o Lucas, né, que ele trabalha com marketing, ele fala, ó... O que está que acontecendo? As empresas, agora, como a internet está em alta agora, agora que ela está começando a perceber que os influencers é o futuro. É o futuro, porque as pessoas, ela se inspira em você, ela acredita no que você fala... E, então, é, tanto é que tem que tomar cuidado com o que você fala, você não vai fazer uma propaganda de uma coisa que não presta só porque, por dinheiro, né? Você não pode, porque você está influenciando pessoas, as pessoas vão comprar. E são pessoas que confiam em você. É uma família, né? Vamos falar a verdade. Então, é, tô, Vou focar muito esse ano, mais do que eu foco, para realmente crescer os números. Porque, assim, parece ser besteira, mas os números são pessoas. Você vai alcançar mais pessoas, vai ajudar mais pessoas. Então, e, e quanto mais eu ajudo, outra coisa, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, isso é, o, isso é o que mudou totalmente a minha vida, de verdade, eu me dedico muito mais fazendo agora, é, porque eu estou ensinando, e mesmo que eu desligue a câmera, eu faço da mesma maneira, porque as pessoas estão assistindo meu vídeo, então eu sou obrigado a melhorar todo dia, então ajuda muito, ajuda muito isso. Isso aí é regra, né, é, é igual eu te falei, a gente tava, a gente tava jantando ali, aí a, a gente conversando sobre é, ataques, né, principalmente no YouTube, quando você começa, o, o pessoal reclamando é, da, da, da, de palavra errada, de escrita ah, é, errada, é, é. pô, a gente dá aquela eu incomodada eu assim... Eu sei disso. Ah, eu, eu falo, pô, você, eu sou pedreiro, caramba. O <risos> mas é pedreiro, você faz vídeo de azulejo, mas sou pedreiro, ué. Mas aí você vai entender, né, <risos> igual eu te falei, vai, che vai chegar num ponto que você vai entender assim, cara, você, você pega igual, eu pegava meus vídeos antigos e, e eu colocava legenda. E eu começava a ler algumas coisas que eu tava falando. Caramba, não falei isso. É. Mas é a maneira que o YouTube tá entendendo o que eu tô é. falando. Então, Me se o YouTube tá entendendo isso, <risos> o meu público tá entendendo. Então, de uma certa forma, assim, a, a encheção de saco do pessoal, ela tem sentido. E aí você começa a corrigir. Agora eu te falei, pô, quando eu ligo essa câmera aqui, que eu começo a fazer uma live, a minha dicção tem que ser outra. Eu vou gesticular, eu vou abrir a boca. Ah, isso é exatamente o que eu falei lá na, na com lá para o pessoal. Que o que acontece, é, hoje as pessoas conseguem conversar né, com as pessoas que ela segue. Antigamente era a TV, a TV empurrava o que queria em você, a propaganda que queria, e você não tinha o que falar. Agora, querendo ou não, a TV ela não tinha o um feedback que hoje nós temos. Né? Só de saber o que, que a gente precisa melhorar, que as pessoas... Lógico, tem muito comentário que não, não vale a pena nem você ler, mas assim, tem, tem muito... Eu acho muito legal, que já aconteceu bastante comigo, quando a pessoa, você vê que a pessoa cuida de você... Quando ela não comenta no seu vídeo. Ela vai lá no chat e chama você e fala, ó, oh, faz dessa forma para você não ter problema. Faz isso para não ter problema. Ela não vai lá e quer lacrar em cima do seu vídeo. A gente sabe quando é, ó, é, um, é um toque para te ajudar ali, né? É diferente de quando é uma pessoa, igual você falou, ela quer mostrar que sabe alguma coisa, Ela tem que saber lidar, né? de uma forma ou outra tem que saber lidar, não adianta, né? cada um desenvolve o seu, seu tipo, né? igual eu te falei, eu cheguei num ponto, praticamente eu não respondo, porque seria dar credibilidade demais para uma pessoa que não tem, sendo que eu não estou essa credibilidade para a pessoa que vem, elogia, né? um, não dá tempo. O dia que talvez eu tiver uma, uma equipe que está fazendo tudo para mim e eu tô sobrando tempo, então talvez a gente vai conseguir. Mas você tem que esperar que esse não é o, não é o momento. Né? É, você... Tem pessoa que sabe lidar, sabe lidar com, com hate, né? E eu mesmo não tenho, não sei muito não. Você também não, né? Não, Se, não. Se, a, pessoa Se sou... a pessoa souber lidar, ela viraliza com... É. Viraliza. Quando a pessoa usa isso a favor. Já tem muitos canal de youtuber, muitos youtuber grandes que já me falou que tem que ceder. Você quer crescer no YouTube? Então você é. vai ter que ceder. Puxa, deixa a briga acontecer Deixa o bate-boca Cara do céu, não, eu não, não nasci com essa paciência Não, eu prefiro não, eu ficar Se for, for algo que vai te fazer mal, não entra nessa briga Às vezes uma hora ou outra Você dá uma descarregada, talvez o cara Deu um azar ali, de, naquele dia Não tá com muita paciência E eu tô precisando de um extravasado Então é isso aqui mesmo que eu vou falar eu vou você lá e dou é uma, dou uma descarrada do dia, nele né? Eu vou e mesmo e acabou né? O cara tá dando bobeira ali e quer escutar então, é, você tem que é, ser... É, é, é o que sempre o pessoal fala, né? Falou o que quer, é o que não quer. Mas <risos> eu evito muito, eu prefiro não, né? Igual o pessoal, te mostrei lá no TikTok, alguém comentou lá, pô, que o meu conteúdo era bom demais, que não sei o quê, mas eu não respondia meus seguidores. Eu falei, cara, aí eu fui lá explicar que não tem como, cara. É por isso que eu faço aqui. Eu abro live, né? E tiro aqui uma hora do meu tempo e leio todos os comentários que o pessoal põe. Mas, falando... Sabe o que é? Hum. É, é que, igual eu mesmo antes, eu não tinha uma noção. É, as pessoas não têm a noção de, do quanto que sobrecarrega, que a gente não consegue, igual eu, no meu caso, que eu estou postando em todas as plataformas, né, é só apenas no Facebook, que ainda não, mas é não dá conta, você não consegue ler todos os comentários, você se dedica mais em uma. Né? Eu, ultimamente eu estou me dedicando muito é, no Instagram e agora começando no, no YouTube, né? Mas é, eu percebi que você acaba dando uma desleixada, então é, nenhuma plataforma, não tem como você dar conta de tudo, imagine, eu estou falando assim, só de postar vídeo, você imagine você responder todo mundo, em... só que assim, é, tem uma coisa que às vezes é, já aconteceu bastante comigo sobre hate, que às vezes a pessoa vem com pedra, eu vou com amor, a pessoa começa a seguir do nada, esse negócio de internet, ela é não tão... É, não, é to... não é todo mundo, mas já aconteceu. Tem, tem uns, tem uns fãs meio doente. Cara, tem... tem... <risos> o ser humano é complicado. Tem uns caras que é doente. É, é, é louco, né? É, é, te persegue, briga, mas consome tudo que você faz. Tudo que você fizer. É, o meu caso, eu acho ele um pouco difícil e diferente é, por questão de conteúdo. né? O meu conteúdo é, ele é diferente do seu. Né? Nossa, o, seu é é, o meu conteúdo é um conteúdo informativo, instrutivo. né? Então, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, os algoritmos são até diferentes. Então, ele é difícil de você fazer. Ele vai te tomar tempo. Para qualquer videozinho de cinco minutos que eu vou postar, é, eu gastei um dia. Eu gastei é. um dia pra fazer aquilo e muita gente acha que YouTube dá dinheiro, cara. YouTube dá dinheiro, senão. Assim, não, monetização no meu canal hoje não dá 2 mil reais por mês o que você vai com dois mil reais? dois mil reais hoje, olha lá, você faz a feira da casa. Então, te ajuda, mas não paga aquele tempo. Então, você tem não, que se tem desdobrar. Tempo, o tempo não paga, não. Paga não você tem, é, o que vai ajudar é os patrocínios. É. Aí você se desdobre, igual você viu. Eu crio muito, muito produto. É, quando a gente fala produto, tem gente que dá bobeira ali. Aí ela falou que tem produto, eu não vi nada. Só vi planilha por tiro. Pô, tudo que se vende é um produto. Sim, se, é o conhecimento, você, seu conhecimento, conhecimento é um produto. Conhecimento é o que mais vale na, na vida. Você então, pode... É o, é o fogo. Como que... É, se não tivesse igual... Lançamos agora o curso online, tem os cursos presencial, e tudo isso é eu. É só uma pessoa aqui que cria. Hoje, graças a minha esposa me ajuda muito, ela ajuda a cuidar das partes de grupo. Então, ela faz uma parte que é importante. Ah, <risos> <risos> <O> pessoal xingando? <risos> então, gente, ó, o que, que eu uso para fazer meu vídeo? É até legal falar isso, né? É um celular não é celular caro, tá? Um celular... Aí... Ah, é um médio. Vamos falar R$ 1.600, mais ou menos. Não tem iPhone, tá? O pessoal fala, ah, tem que ter super... Eu uso... Antigamente eu usava um fone de ouvido para falar. Hoje eu uso uma, uma lapela que tem... Essa que eu trouxe recentemente. Mas eu usava uma de R$ 60. Reais. Então, é isso que eu sempre fiz. Agora, programas são programas simples que eu uso. Então, gente, é mais a força de vontade para você começar. Né? Igual tem certeza. Você começou... Com o que você tinha. Eu tinha. Então, começa com o que você tem... E vai melhorando, é simples, é tem que fazer, que se não fizer não tem como você saber se vai melhorar ou não. Eu sempre bato na tefa, pessoal, tem que ter um começo, se você começou, se você deu o primeiro passo, você vai começar a ter resultado, você vai saber se está dando certo, o que, que tem que, que melhorar, é, isso, né. É. Quando eu comecei a desenvolver produtos, infoprodutos, até eu tá pensando assim, cara, no seu segmento, quando eu vou, toda pessoa que tem um conhecimento, é, como eu já trabalho na área hoje, desenvolvo é, infoprodutos através do meu conhecimento, eu fico vendo, pô, cara, tem, tem que ter uma brechinha para você criar. É aquela, a segunda alternativa. Né? Já pensou em começar a fazer um infoproduto, é, gravar um curso, fazer ter dinheiro além de, de, de patrocínio? Você já pensou em começar a trabalhar com isso? Então, pa, vou, vou, a questão do, do patrocínio, eu estou investindo bastante nisso, né? Porque... É o seguinte, a gente já faz um vídeo. Todo vídeo, né, Tá usando muitas ferramentas, né, relacionadas à construção. Então, a gente acaba tendo que tampar as marcas, né, porque a gente não pode fazer... As marcas têm que chegar até nós, porque a gente trabalha, a gente mostra como que usa a ferramenta deles. Isso é muito legal. Mostra como que é a melhor forma, qual que é o melhor disco, qual que é a melhor... Ah, em tudo, enxada, qual que é a melhor... Eu tento fazer tudo que seja prático, né. Então, é nessa parte da, da questão de, de patrocínio. Agora, o curso, eu estou gravando já tem um tempinho já, tá? Eu não, é um pouco demorado, porque eu não quis... É, eu poderia, assim, abandonar os meus vídeos e focar totalmente no curso. Porém, eu quero manter a frequência de vídeo que eu posto, que é bastante no dia, né? Quem me segue sabe. E produzindo ao, devagar aí, não vai demorar tanto, mas ainda tenho, já tenho bastante vídeo gravado, já tem já... Há uns 50 vídeos gravados já, na posição certinha, pra, explicando detalhes de curso. Tem que editar, tem tudo o trabalho. Seu, seu curso é em cima do quê? É em cima da, da de, tipo, gravação Ó. de vídeo ou é em cima do azulejismo? É, eu, no, nas gravação que eu estou fazendo, eu estou fazendo em geral, conforme eu estou fazendo. tem é, Mas, assim, de começo vai ser mais na parte de acabamento, eu digo assim, como assim... Tá? Eu quero, assim... Que é uma coisa que muita gente me fala. Até foi por isso que eu fiz um... um quando eu fiz o um curso na época, gente, eu fiz um curso de pedreiro. É, foi o primeiro curso que eu fiz foi de, pre, de pedreiro, né? Tinha um pessoal da engenharia. Tinha um pessoal lá que ia tocar obra. E tinha um pessoal lá que... Que me falou. Isso na, isso é, me deu um toque esses tempos, mas isso já faz mais de 10 anos atrás. Eu pensei assim... A, uma pessoa me falou assim, ó, eu tô aqui... Porque eu já fui muito enganado em obra. O pessoal, o contrato o pessoal para trabalhar na minha casa, e me engana. Pelo menos agora eu vou saber é, como, se a pessoa está fazendo errado. Se estiver fazendo errado, eu já fala, ó, parou, eu já fiz curso, eu sei e tal. Tem esse tipo de pessoa. Tem o tipo de pessoa que queria aprender, né? Para trabalhar, né? E tem o tipo de pessoa que queria aprender para fazer na própria casa. Então, qual que é o meu pensamento? Eu tenho que fazer um negócio muito objetivo, que seja fácil de entender. Assim como eu, eu falo no meu vídeo, eu sou simples, eu, eu quero que as pessoas entendam de uma maneira simples as coisas. Porque se você ficar enchendo... Lógico, tem pessoas que querem mais a parte da teoria, e é muito interessante saber, uhum. né? Mas eu vou mostrar de uma maneira mais prática, mais fácil. Então, é, eu tento fazer... É, igual, Vou dar um exemplo, eu estou é, gravando bastante sobre assentar um piso. Eu mostro todos os erros que você não pode cometer... Tudo aquilo, já falo tudo aquilo que eu cometi de erro, que todo mundo comete erro quando começa. E você sabendo aquilo que você pode errar, é, a chance vai diminuindo, né? Eu falo muito para as pessoas. É, até nos meus vídeos curtos que eu faço, eu falo bastante, falo assim, ó, é o seguinte, você vai fazer um recorte? Ou vai sentar um batente de porta, qualquer coisa. Confere duas, três, quatro, cinco, não sei, confere... Quanto mais você conferir, a chance de errar vai diminuindo. Eu falo porque eu marco terreno, né? Eu gosto de marcar terreno. Eu fico nervoso, porque é um negócio chato. Mas ali está os pontos de cada furação, de cada broca. Se você errar e concretar ali, e aí? A casa vai sair totalmente torta. Porque é o seguinte, quando eu fiz o curso, o professor falava, né? Que ele era engenheiro, arquiteto, o cara era feroz. Ele falava assim, você começou uma casa errada... Vai até o final errado, até no telhado vai ficar fora de esquadro. Então, é, quando eu vou marcar uma casa, por exemplo, eu confiro cinco, seis vezes, no outro dia, se não for, no outro dia eu confiro de novo, porque às vezes no dia você está tão ali olhando a, a planta, que você acaba... Vamos ler algumas perguntas do, do chat aqui. É, a gente tá quase acabando a live, acho que nem o OBS tá aguentando mais, o <risos> tá dando umas travadas aqui. Uh, o, o Júlio fez bastante pergunta ali, mas vamos dar uma, vou dar uma lidinha nessa pergunta dele. Júlio Isidório. É, Marcelo, você tem algum macete que você sabe que pode ser usado na porcelanataria? O Marcelo manja da porcelanataria também, faz cuba, faz nicho. Vamos ver, que macete você tem pro Júlio aí que você... Fala de é uma coisa que eu falo para todo mundo, é... Deixa a máquina trabalhar no tempo dela. A gente tem pressa. Você pode acelerar no processo de andar, pegar uma... Deixar tudo é... em ordem ali pra... Você vai usar massa plástica e já deixa no esquema. Você vai... Parece que não, gente, mas se você trabalhar pensando no que você vai fazer depois, é... isso em um dia a... acelera muito, em dois dias acelera muito, em um mês é muita coisa. Então, mas a questão da máquina... É, você tem que deixar ela trabalhar no tempo o que, que é trabalhar no tempo dela? você não forçar ela, isso aí porque se você forçar além de acontecer de pode travar essa máquina voltar em você como eu já vi usando, sabe aquelas a lixadeira grandona cortando parede? Uhum. aquela lá é um perigo eu já vi gente forçando ela, ela trava ela volta em você e pode machucar então, é, deixa a máquina trabalhar no tempo dela, que assim você não vai estragar a peça, né? Isso aí eu aprendi até com você, sobre o porcelanato foi com você. Mas é, você não vai estragar a máquina. E tem a questão também de não, é, como que fala? não, não esquentar muita peça ali e tal. E a questão da segurança, né? Que, então, eu acho que essa é a maior dica. Que, que o pessoal quer, quer velocidade, mas a máquina é no tempo dela. E é assim que acontecem os acidentes. Os maiores acidentes é porque você quer fazer as coisas correndo com a máquina. E a máquina bobeou... É, é, é até assim, eu sempre falo assim, a gente não corta piso, né? A gente serra piso. Aí eu tava, uh... É por isso que chama, né? Pia... Sim. e esculpida. Sim. É esculpir... Da ela. É, é, é, você trabalha com disco fino. Quanto mais força você faz, mais ela força o disco, mais ela superaquece, o disco começa a flambar. Então, assim, a, o corte mais lento é, é um corte que vai render mais. É um corte contínuo. Continuidade é, é o, o resultado. É, Galera... praticar, né? Porque senão... senão. é tem que praticar. É. Assim, é é agora assim, é, tá a gente é tá conversando hoje, né? Não, a pessoa acha que é o disco que vai milagre, gente. Você pode entregar um disco para qualquer pessoa que nunca trabalhou, ela não vai conseguir fazer. Não é a ferramenta, é a técnica. É técnica. Ó, ferramenta... oh, oh, deixa eu te falar. Eu comecei a fazer, o... a primeira escada que eu fiz foi com... É, ele era liso, mas ele era grosso. Porém, eu fiz uma escada inteira e ficou perfeita. Só que, depois que eu conheci o disco fino, que é mais fino, Sim. eu vi que acelerou o processo. Então, quer dizer, eu aprendi da maneira mais difícil. Então, não é a ferramenta... Você tem que ter ferramenta para agilizar o processo. Na vida, né, cara? você vê, quando eu quando eu comecei a fazer minhas lives, dá uma olhada nas minhas lives de antigamente, ver minhas lives hoje. Praticamente o equipamento é o mesmo. A câmera praticamente é a mesma, só comprei mais uma, mas aí você estudar, você entender, pô, ah, não, eu preciso de uma iluminação, eu preciso de um ângulo diferente. E na porcelanataria, a mesma coisa, adianta eu ter uma ferramenta bela usar ela da, da maneira correta. A porcelanataria tem inúmeros tipos de técnica. Vamos lá, pessoal, vamos. Ah, já caiu de novo aqui a pichingui. <risos> Olha que estica! Ó, pessoal, tá caindo toda hora, mas a gente tá aqui firme e forte ainda. Quem tá firme ainda com a gente aí acompanhando, é, capricha nas perguntas aí pra gente dar aquela finalizada. Se tiver alguma dúvida, se quer perguntar pro Marcelo, quer perguntar pra mim, é, vamos já fazer sua pergunta. já não escreve aqui na descrição, tá os contatos das redes sociais do Marcelo, vai lá, já segue ele, crava a bandeira JJ Olha, lá. Tô com o YouTube. YouTube agora, hein? Eu vi até uma pergunta ali, ó, do, do Júlio ali, ó. Sim, sim. Vai lá, crava lá, já entra aqui na, na descrição também. Nosso curso online de nichos está disponível para venda na pré-venda. Se comprou antes de maio agora, vai estar tá concorrendo a uma riscadeira Master 125 da Cortágua, uma caixa de massa plástica com 24 latinhas de 800 gramas, branca. Então já está top. Fora que você ainda vai ganhar R$100 de desconto no curso, é, vai ter uma mentoria comigo através de videoconferência. Mas é só para o pessoal que está comprando aqui antes de maio. Corre, que oportunidade igual essa você não vai ter não. Fora ah, que é um curso ideia, mas... top, viu? É um curso top, são mais de 47 aulas. Acho que a gente vai passar de 50 aulas. Hoje mesmo eu já postei mais uma. Né? O curso está completo, mas de acordo com os alunos vão assistindo, eles vão dando sugestões ali. Se eu achar que é válida, eu vou encaixando lá sim. Então não perde não. Sabe o que é legal, Ger? Eu, era de outra outro Estado, né? Sim. Então eu acompanhava você e... e eu fiquei pensando, né? Tem pessoas que não tinha como chegar até você. O concurso vai chegar, sim, sim. chega porque você explica. Eu passei o dia hoje, eu vi a facilidade que é que você ensina uhum. a experiência, né? Quando você tem experiência, você tira de letra isso. Você vai saber se o aluno errou em tal coisa, você já sabe como você errou nisso porque você tá pegando a ferramenta desse jeito. O curso presencial ele é outra pegada, né porque acontece assim, existe uma diferença entre eu passar a técnica e você realmente está fazendo igual eu estou te passando. Por exemplo, o aluno deste curso presencial que está fazendo com a gente, o que, que ele está errando? Ele tem é, uma pegada bacana, é, ele consegue segurar a máquina da maneira bacana, peso, mas ele está sem postura. Ele não está pegando numa postura que, que faz o corte sair do jeito que eu estou passando. Então, ele acha que ele está fazendo o, o, o procedimento do jeito que eu falei. Né? Eu estou ensinando. Aí, no presencial, eu estou vendo o erro dele. Falo, Olha, você tem que corrigir aqui. Você está com o corpo de cá. Seu corpo tem que estar tá de cá. E é coisa que talvez no online você não vê. Então, muita gente realmente oh. tinha essa vontade. Tem a pergunta ali do, do Júlio, ali em cima, ali, ó, é, boa noite, Jair, você poderia, é, sobre, não, é embaixo aqui, ó, é, do YouTube ali, ó, é. Nossa. Uh, uh, uh, uh, hoje, com a experiência que você tem, qual conselho que você daria para quem está começando na área da construção e como influenciador do YouTube? Uh, ó, é o seguinte, o YouTube, gente, eu comecei faz dois meses só, tá? Então, mas em dois meses é, já tô com 16 mil, né? 16 mil, graças a Deus isso é parece pouco, mas é muito. É, Para quem já postou vídeo no YouTube sabe que... Como tá... eu, eu, eu, eu, eu... eu ó, no meu caso, tá, gente? Como eu posto vídeos é, diferente do Jair, eu posto vídeos mais é, curtos, né? Vídeos curtos, que são no TikTok, no Instagram. E sempre, ó, a maioria dos vídeos que para quem me segue, vê que naquele vídeo, às vezes, eu não falo, mas eu mostro uma dica ali. Isso, é... tem muito vídeo que viraliza por causa disso. O que, que eu aprendi? Os algoritmos é igual do Shorts, que é diferente do, do YouTube. Eu tenho o YouTube normal, né, comum, que é os vídeos longos, e os Shorts. Os Shorts, os algoritmos, são bem próximos do Instagram, do TikTok e do Quai. Então, o que, que eu faço? Eu replico exatamente o, os mesmos vídeos numa plataforma eu passo para outra. Tá? É, já do Instagram não são exatamente o mesmo vídeo do TikTok, é um pouquinho diferente. É o mesmo conteúdo, mas de uma forma diferente. As músicas são diferentes, é, é um pouco diferente a pegada. Mas é uma maneira de se crescer rápido hoje em dia no YouTube, é fazendo vídeo curto, na... no formato de pé, o celular filmando de pé. Agora, só que assim, é... essa é uma maneira... Que você vai crescer em números, mas não vou falar que vai dar dinheiro, porque é, ele não monetiza, né? Ele dá uma boa bonificação, mas é diferente. Então você tem que levar assim: o que, que você, quer? você quer? Você quer ser reconhecido primeiro? Futuramente pensar. Porque até o ideal, né, gente? Eu mesmo, eu comecei a postar vídeo, nunca imaginei que eu ia ganhar um real. Nunca. Né? Eu, a intenção sempre foi é, postar vídeo lá. postar vídeo, um dia eu vou ter patrocínio lá, lá na frente e tal. É, então eu acho que essa é a maior dica. Pega, se você quer ter um público mais rápido, é, já faz o um vídeo lá no, no, no Instagram, posta no TikTok, posta, pega o mesmo vídeo. E aí você vai estudando um pouquinho de cada plataforma, como que funciona. Porque cada plataforma é diferente. Mas a, a questão do shorts viraliza mais rápido, né? É, e mesmo que ele não monetize igual você falou. Você tá o canal do YouTube hoje é influencer em si, é, ele ganha por ser visto. Então quanto mais você é visto, uma hora vai fechar lá a questão de patrocínio. É, o que mais dá dinheiro é, é, é patrocínio, não é, não é a questão de, de monetização. Isso aí eu já vi todo mundo falando e realmente é isso. Então o, o, é outra história, uma empresa chamar você porque viu seus vídeos e confia em você, Ver que você faz um, um conteúdo legal, que você é honesto. É que a empresa ela vai te usar, vai usar a sua visibilidade para conseguir vender o produto dela. Né? É igual eu falo assim, ó, hoje, hoje eu não tenho patrocínio. A minha empresa é a minha patrocinadora. Porque como eu tenho infoprodutos, eu uso a minha visibilidade para vender os é meus. Agora ainda. <risos> o ah, outro da escada. Sim, ó, o Will tá perguntando aqui. Todos dois ali, eu acho, se eu não me engano, são alunos do nosso curso online lá outro oh, perguntando sobre na hora de confeccionar os degraus da escada né, em porcelanato, se você só cola meio minha ou se você faz algum tipo de reforço. Ó, oh, gente, tem, tem várias maneiras de assentar né, uma escada, né? Quando são os degraus são pequenos, né, dois degraus assim, que às vezes é só para subir alguma coisa, eu geralmente eu não monto ela na, na massa plástica e coloco. Eu vou ali, assento de cima ou de baixo primeiro, a ordem tanto faz, só tem que ser um encaixado por baixo, né? É... Agora, quando é um, uma escada é, grande, o que que eu faço? Eu, eu monto ela toda colada, assim como você faz com a pia, e é o mesmo sistema. Eu uso a tela de gesso por baixo e reforço bem. Porque, gente, é... a escada tem movimento, né? Principalmente essas escadas que elas são bem é, suspensa, né? Uhum. Se você deixar ela só colada ali, ó, é, com a massa plástica, ela vai trincar. Uma hora ela acaba trincando. Já com a tela, você sabe, eu já fiz, eu já, já tive a, o desprazer, vamos falar assim, de derrubar uma cuba que eu fiz. E na hora de eu descolar, só por ela estar tá com a tela de gesseiro, deu um baita trabalho. Então eu vi que isso ajuda muito. Eu não cheguei a ver ninguém fazer, eu não vi vídeo para aprender. Eu só repliquei o que eu aprendi com você no porcelanato, nas cubas, na, nos nichos. E falei, não, isso aqui ajuda mesmo, porque quebrei a pia. Sim. E fiz isso nas... Não sei se é todo mundo que faz assim Não, julgo se a pessoa não faz Mas eu faço dessa forma Aí eu levo na massa plástica ali colada, tudo certinho Eu levo... Eu, eu, geralmente eu faço degrau em casa Levo já prontinho Colo lá, depois você só faz a lateral, né? Que a maioria das escadas hoje em dia tem a lateral também Que é um negócio chato de fazer Eu gosto, eu gosto Quanto mais difícil Eu fico bravo Porque dá, acaba dando bastante coisa errada no processo No final não pode dar errado, tem que ficar bonito mas é, eu gosto de coisa difícil. Quanto mais difícil, mais eu me dedico, mais eu vejo que depois, quando acaba tudo, fala: rapaz, olha o quanto que eu melhorei. É acreditado. É quanto mais difícil, mais interessante é, fica, né? É se, se tem mais corte, se tem mais trabalho, pronto, ela justifica preço, né? E essa aí é o que importa. Maravilha, maravilha. O, o Rony tá perguntando se essa foi sua primeira. Ah, caiu de novo a pichingueira aqui. <coughs> Eu não sei se pode... Ah, voltou. O Ron tá perguntando se essa foi sua primeira escada. Não, eu já, eu já fiz, acho que foi quatro, cinco escadas, se eu não me engano. Fora aquela... Eu não tô contando com aqueles degraus pequenos, né? Que quatro, cinco. Eu tô falando em escada mesmo. Aí, o processo é o mesmo, gente. Se vocês aprender, Ó, o principal, tá, gente? O principal. Aprende fazer as meias quadrilhas, né? Se você não, não, nunca fez, já compra o curso do Jair, já, do nicho, aí você já vai aprender como fazer, já meio esquadria. Aprendeu? Aí você vai, pode fazer qualquer coisa, você vai Olha a possibilidade que você vai, com o um curso, olha a possibilidade, você vai aprender a fazer uma, um nicho, beleza. Ali você já vai ganhar dinheiro. Você vai conseguir revestir churrasqueira, que meus vídeos de churrasqueira deu muito bom, o grau tal, certinho ali. Vai aprender a fazer borda de piscina, que eu já fiz também. É que na época eu não gravava, mas eu fiz uma bem legal. Vai aprender a fazer. É... Vai aprender a fazer os, né? Que aqueles que é, embuti... já é embutido ali, não é aquele que você embute. Então vai abrir muita possibilidade de serviço. Então, o ideal é você aprender a fazer meia esquadria. Então, compra o curso dele aí que vai ajudar. Tá vendo, pessoal? Ó, tá. O cara falou, né? É nem eu que tô falando mais, né? Compra o curso aí que já vai ajudar vocês e vai ajudar a gente também. Pessoal. É, a gente já está indo aqui praticamente para quase duas horas de live, né? Eu fiquei muito feliz, quero agradecer ao Marcelo de ter feito essa visita na nossa empresa aqui, é, de ter participado desse episódio do nosso podcast. Agradecer muito a presença de vocês que estão aqui acompanhando a gente, seja no canal do YouTube, seja no Facebook, a galera que acompanhou lá no, no Instagram, tá? Quem acompanhou, se gostou comenta, fica o dedão no like já se inscreve no canal, se inscreve lá nas redes sociais do, do, do Marcelo os inscritos do Marcelo que acompanhou a gente aí os seguidores muito obrigado, se gostou já se inscreve aqui também tá? vamos começar a movimentar para mais participantes é, vir fazer, vim fazer esse episódio com a gente aqui e o Marcelo saber que ele está sempre com as portas abertas né? com certeza direto está aqui em São Paulo vai vir cá visitar a gente Vixe, eu, eu que agradeço, porque... É, eu sempre gostei de ajudar... É, então, gente, é, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? E através da internet foi uma maneira que me ajudou muito, né? É, até alcance, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui com o Jair, nunca. Nunca, nunca passou pela minha eu, eu mostrei o vídeo, eu gostei de... o vídeo vi que tava dando certo, mas eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Igual eu fui na na Com, conheci o pessoal, tudo me cumprimentando. O um pessoal até maior do que eu, bem maior do que eu, né? Me conhecia, já tinha me visto. Então eu falei, nossa, velho, que bacana. E todo mundo elogiando e tal. É um sonho. Isso aqui tá realizando um, é, um pedreiro, como eu falo. Tá. Ah, tá crescendo. Você não é o cara da luva de pedreiro, não, mas você lá vai fazendo é, o seu. Ele espaço. é outro cara, outro cara que merece, né? É, outro nível, né? O moleque é, é como se diz, batalhador, vale, vale sim, tá, tá alcançando. Mas, como você a satisfação é minha, cara, de ter recebido você aqui, ter passado a tarde. A gente tinha marcado pra fazer gravações, né? Pra ele vir no final de semana. Então, tinha tirado pra gente fazer isso. Só que aí encaixou de eu fechar um curso presencial e eu não podia dispensar. Eu falei, Marcelo, eu não posso dispensar. Calma, eu vou mesmo assim, então vem, vem que a gente vai fazer o podcast, que a gente vai trocar ideia aqui. E você já conhece o espaço, né? Sabe onde que é o caminho agora, que tá passando por aí, passa um fio, né? Vem cá trocar ah, uma é, ideia. Falar, pra... falar pro, pro pessoal aí que, os pessoal que já posta vídeo no YouTube aí, ó, é, chama o Jair aí que aqui, ó, aqui, aqui vocês vão se dar bem aqui. É muito bacana mesmo, de verdade, o espaço seu é bacana, não, não tem... Se conhecer isso aqui de uma, da forma que não seja pela, pelo vídeo, é totalmente diferente. Você vê que. Ah, vale a pena, gente. Ó. Vai nele que ele vai investir muito no podcast. Ele tá investindo, mano. Ele tem uma estrutura aqui muito grande, tá, gente? Tem uma estrutura muito grande e é uma coisa de primeira. Eu falo para ele, ó. Gente, eu tenho o um investimento. Meu é um celularzinho de menos de dois mil reais e uma lapela. E o resto é meu tempo, né? Que é o um investimento. Já ele, além do tempo dele, ele tem um investimento aqui que ele compraria um carro zero, carro top de linha. Então, gente, ele está investindo, então não é qualquer coisa. Ah, mas eu, eu como você diz, eu sempre tive um sonho né, de vontade de fazer isso aqui acontecer. E para fazer, você tem que acreditar, você tem que investir, você tem que se entregar para criar essa proximidade, né? Essa é. ida na Feicom, pô, conversei lá, conheci o Wesley do Pulo do Gato, mas o, o cara, J... nossa, cara, demais. o JR. O Ozés nem né? se fala, que o Ozés não já virou parceiro, né? Já chega e vai trocando ideia. É uma pena que eu só fui um dia, então não deu para ver tanta gente, mas é um projeto que eu quero fazer ele acontecer. Ele está começando, só que está começando já com o pé direito, começando... Ah, não, ele está começando é... bem, porque você, e, já... porque você já tem o nome das pessoas, você já tem um canal que já é forte nessa área, então... E outras, é, até a sua, o seu podcast vai... Qualquer tipo de pessoas relacionadas à construção. Porque tem, existe muita influência na parte da pintura, existe muita influência na parte de eletricidade. Até é bom que ele vai... cada um tem a sua história de vida. E quando o cara é, mostra isso para as pessoas, motiva as pessoas... É... Quantas pessoas eu não motivei a começar a trabalhar na área da construção... A pessoa até gosta, mas tinha medo. Mas como você mostra ali que não é um bicho de sete cabeças, é mais a dedicação, e você mostra que tem um macete para cada coisa, tudo tem uma maneira mais fácil, às vezes a gente não conhece, mas tudo na vida tem uma maneira mais fácil, não, que não seja errada, tá? Uma maneira mais fácil, só que talvez a gente não conhece. Talvez depois da gente sofrer, a gente vai conhecer. Então, tudo tem uma maneira, tem uma técnica, tem um jeito de fazer, e, e esse espaço aqui, assim, é, é igual, é, é, como se diz, é, é a, a, a ideia realmente do podcast em si, quando a gente acompanha outros podcasts maiores aí, é de ver mais a, o lado pessoal do influencer, da área da construção. Né? Pô, você vê a história de vida desse cara... É o primeiro pô... lugar que eu contei, nunca, sim, sim. nunca contei... Eu não conto, não costumo falar sobre a minha vida. Porque normalmente a gente vê a rotina da pessoa gravando, vê o conteúdo dela, a gente acompanha. É uma coisa, mas quando você senta para conversar, pô, isso aqui foi um bate-papo, cara. É, é, as, você... pessoas, as pessoas acostumam bastante, até meus familiares, né? Tirando quem mora comigo. Mas assim, é... quando eu falo, gente, ó, realmente, ó, é a dedicação que eu faço tá? hoje em dia, eu gravo muito no serviço, Tá, acaba diminuindo a velocidade do serviço, diminui mesmo de verdade. É, mas eu chego do serviço, eu já começo já respondendo o máximo de gente que eu puder, que eu não consigo responder todo mundo. Já vou postando os vídeos ali, que eu já deixo alguns vídeos já para postar no meio do dia, né? Que eu deixo lá na, na, já no esquema para postar. Posto uns vídeos ou eu estou editando. Então, eu vou dormir ali lá para meia-noite, uma hora da manhã. Tem dia que é até mais, mais tarde... Porque a gente isso, gente, é, de, é praticamente a semana inteira. Agora, de um tempo para cá, eu estou tentando deixar um pouquinho mais de boa no sábado, no domingo. Porque é, a gente acaba vivendo dois serviços mesmo. Sim, é, um é dois trabalho. serviços. A internet é um trabalho. Não é que você está vivendo, ela é um trabalho. É, é dois serviços mesmo. Então, é, se você quer entrar nisso aí, gente, entra com os dois pés. Não, não entra... Ah, eu vou ver como que vai dar. Se você quer que, que dá certo, entra com os dois pés que vai dar certo. Vê alguma área, não estou falando só de construção. Se você é bom para... Já vi pessoas que é bom de dar curso de, de inglês, essas coisas, começa a fazer na internet, cria uma maneira que vai chamar atenção e, ó, que vai dar certo. Bola. Então é isso aí, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, fica o dedão nesse like, ativa as notificações se você gostou desse bate-papo, você quer ver mais bate-papos como esse aqui, comenta aqui embaixo quem é o influencer que você acompanha, que você gosta, que você quer ver aqui, já vai lá no canal dele ou na rede dele, assim, ou oh, vai lá no Pôde com o Jota participar com o Jair, para ele ver o nosso conteúdo né? e aceitar o nosso convite. A participação de vocês é que faz isso acontecer. Marcelão, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui, estou te esperando aqui no próximo episódio. Pessoal, um abraço para vocês, fica com Deus e até mais.